É Fala galera, e, cac... já vai ter uns cortes, ó <risos> Fala galera, tudo bom? Bem-vindos aí ao Trezepada Podcast O nosso podcast aqui onde a gente vai abordar diversos assuntos Falar aquilo como é, é de verdade, a vida como ela é, né? Eu sou o Elcio Melo Filho e eu gostaria de apresentar os meus amigos aí. André, se apresenta aí, cara. Fala, galera. Seja muito bem-vindo aí ao nosso podcast. O nome aqui é André Antafi. E a ideia é a gente falar, a gente contar aí o que eles não te contam. Fala aí, Adriano. Opa, valeu, André. Passou a bola aí, né? Bom, pessoal, muito obrigado aí de acompanhar a gente. É uma iniciativa legal aqui, são três amigos aí que começam um bate-papo aí. E eu acho que hoje, pra gente começar isso daí Seria legal contar aí as presepadas compliqueiras aí do, da profissão de cada um, né? Bom, eu sou programador aí há mais de 20 anos Tô na área aí, é, batendo muito cabeça aí Hoje trabalho num grande banco no Brasil aí uh, E tenho bastante história pra contar na área de TI, viu? E você, Elcio? Fala, Adriano Cara também aí, é, trabalho na área de TI, trabalho com o Adriano até, <risos> num grande banco aí do Brasil, quem sabe um dia a gente abre, né? Enquanto a gente não... Opa! Né? Não sei se vamos abrir ou não, <risos> né? mas também aí tenho 14 anos de experiência aí em, em tecnologia, sempre gostei, desde moleque aí, sempre tive muito envolvido aí com, com esse mundo aí da, da tecnologia aí. André? E aí, aí começar a gente... alguma uma história doida aí eu tenho uma história para contar Come... começa a história ah, né, Adriano não, não faz muito tempo eu estava trabalhando numa outra empresa antes de ser o, o meu grande amigo conhecer meu grande amigo o Elcio aí é, trabalhava numa uma grande empresa também multinacional e a gente tinha um, uma chefe que era meio brava <risos> e e aí a gente estava com um problema em produção, né? Quando o sistema para em produção, para de vender, para de processar, e aí o pessoal fica meio louco, né? Principalmente o comercial. E eu sei que a gente já tava lá numa correria para resolver, vendicar, analisa banco de dados, analisa processo, analisa... e nada, nada, e nada. E aí, cara, eu lembro que tinha um amigo meu, tava responsável por, por resolver, né? E a gente tava ajudando ele, claro, porque a gente conhecia a nossa chefe. Eu sei que ela saiu da, da sala dela, veio <risos> em direção à, à mesa dele e falou assim, ô fulano, é o seguinte, seguinte, olhou desse jeito, imagina um urso vindo, um urso bem grande, e você tem uma bala só pra matar esse urso. <risos> Se você errar essa bala, você morre. Então é o seguinte, mata a porra desse urso. E assim, o urso virou as costas e foi Sei que o cara. É um é, Não, pera é... aí, fica parado aí que eu vou te acertar. Quem que é o urso aí, né? Cara, foi uma coisa assim, sabe aquela coisa que para tudo e você... Sabe, é um show, cara, assim. Aí o cara ficava, eu preciso resolver essa porra que o urso vai voltar. Eu preciso resolver essa porra que o urso vai voltar. <risos> é, é, é, é, é, é tipo... É, eu, eu tava pensando aqui, você é o típico, é, típico chefão, né, cara? Porque tem duas formas de você é, é, liderar, né? Na verdade, vai, uma forma de ser liderar, uma forma de chefiar. Nesse caso, é pelo medo, né? O chefe vai é pelo medo. Né? Ele mete medo na galera e... É, mas isso outra, é uma... É... Eu vejo que as empresas vêm se preocupando e, e investindo bastante agora nessa mudança, né, de... É, comando e controle né acho que eu até falei isso essa semana lá com o pessoal que eu trabalho essa mentalidade né comando e controle comando e controle e existe um movimento muito grande né agora no Brasil porque eu vejo empresas que lá é, fora do Brasil né essa mudança já vem acontecendo há algum tempo né mas ainda eu, eu graças a Deus não tem esse problema hoje nem o Elcio né mas é, é muito ruim, cara, trabalhar assim, né? Acho que quem tá escutando a gente aí passa por isso, é algo é complicado, né? Com já, certeza. Todo mundo aqui já deve ter tido aquele chefe comando e controle, igual o Adriano falou aí, né? Todo mundo já deve ter tido um chefe que tá muito mais preocupado em controlar se você tá fazendo algo do que realmente o valor que você tá entregando. Cara, isso acontece é. muito em grandes empresas, não que não aconteça nas pequenas, né? Você percebe muito isso na cultura das grandes empresas. Isso vem de uma parte histórica, né? É, uhum. Meu chefe era assim comigo, porque o chefe dele era assim com ele, chefe dele era assim com ele, e isso funcionava talvez muito bem. Lá Fala muito dos baby boomers, né? Na época dos nossos pais, nossos Exatamente. avós, né? Funcionava muito bem, se você fosse ver. O pessoal é. tinha... o engajamento era outro, os princípios eram outros, a cultura era outra. Só que agora isso não funciona mais, né? Já foi provado que... O negócio de chefiar, de mandar, de ser um cara aí, uma gestão pelo medo, não, não resolve nada, que a gente tem que muito mais aprender a lidar com, com a liberdade mesmo de, de da criatividade das pessoas, isso faz ela conseguir fazer aquilo melhor, né? Seja se você é um artista ou seja se você é um cara aí da TI, né? A codificação, a gente brinca, é quase uma arte, né? Quem, quem é desenvolvedor mesmo, não é uma coisa fácil, né? E o negócio da gestão do medo aí é complicado mesmo, cara. E as empresas, acho que, estão num movimento muito forte aí. Né? As empresas grandes. Eu acho que tem rolado muito bem algumas coisas no Brasil aí, legal, nessa, nessa pegada. Também acho que vai muito da cultura da empresa, né? Eu trabalhei numa empresa, antes de trabalhar no banco, que eu trabalho hoje, tinha uma cultura alemã. E era engraçado como essa cultura era diferente da empresa que eu tô atual. Né? Então, os caras eram muito focados em qualidade das coisas, então... Eles preferiam atrasado que entregar um negócio ruim. Então, eram outros Sim, valores. Uhum. E aí você vai para outras empresas que tem uma característica totalmente diferente. mas vezes a galera está muito mais preocupada em entregar do que com a qualidade, né? E aí isso entra muito na gestão do medo, né? Então, se o cara não tem essa cultura de ter os valores, ele vai muito nessa linha de faz o que eu estou mandando, porque vai ser assim, porque assim é melhor. E ele não entende que realmente a equipe dele ou a pessoa que está com ele aí são as pessoas que realmente são as pessoas capacitadas para fazer e não ele em si, né? Então, isso pega muito nas empresas hoje. Exatamente. Eu estava lembrando uma coisa aqui, é, a gente pegar na história. Eu, na verdade, a minha experiência está mais na área industrial, né? E agora um pouco também na construção civil. E como é que se montaram as primeiras indústrias, né? Quem que eram os chefes, né? A gente tem que lembrar que um pouco antes de terem as indústrias, nós tivemos a escravidão né em muitos países. Então, a figura do chefe na indústria era a figura do feitor da, da, da escravidão. né Era o cara com chicote, era o cara que fazia os outros trabalhar na base do chicote, na base do, do medo, da dor, né do castigo, né principalmente. E isso demora né, para você mudar esse tipo de, de comportamento, de cultura. Isso aí vai vai foi vai se perpetuando durante muito tempo. E aí, lógico, as próprias empresas... E a esse movimento acho que começa aí com, com a área de tecnologia, né, quando vem uma Google da vida, e que a galera é, é, tem lá a máquina de refrigerante à vontade, pode trabalhar a hora que quiser, no dia que quiser, desde que entregue o resultado, né? Desde que você entregue aquilo que foi solicitado. Só que aí você citou um ponto da hora, cara. Um ponto legal. É. Cita um ponto legal. É. E assim, a Google também, Então muita gente que, não sei se vocês assistiram um filme aí chamado, acho que Circle, ou The Circle, com a é. Emma Watson. E aí fala um uhum. pouco também disso, né? Da... Do poder de meio que faz uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas, né? que dá aquela sensação de que nossa você tem tudo isso aqui à disposição né tem o campus tem aqui as máquinas as, o, os videogames você tem que entregar só que aí você começa a se ver pego vivendo pela empresa e é qualquer né? ponto para a pessoa que está vivendo pela empresa aquilo não parece algo ruim empresa, uhum. ela tem máquina de Coca-Cola tem videogame ela para e vai no videogame para e vai ali dormir, e ela para e toma um lanche de graça na própria empresa. Só que aí você vai ver, cara, você não saiu da empresa o dia inteiro, você não viu sua família, né? Talvez pra quem é mais novo, isso é um pouco legal, porque é. você não tem, sei lá, namorada, você mora sozinho, né? Você vai no fim de semana ver sua família, mas, cara, quem é casado ou quem mora com a família e preza muito por essa parte do contato social com a família, você percebe que é uma forma meio que... É, legal, não sei se é legal, é a melhor palavra, né? A empresa conseguir meio que te escravizar um pouco. Quando você vai ver, você Exato. se pega trabalhando mais. E, e aí é, é, dá a falsa sensação para você que trabalha lá de que não, é super legal. Mas aí quando você olha de um outro ângulo, cara, o cara está indo para casa? O cara realmente está tendo uma vida fora da empresa dele? E aí muita gente trabalha na Google, eu já até dei alguns depoimentos que eles falam isso, que lá é muito legal. Tipo, putz, é uma das empresas de tecnologia maior aqui do, do mundo, se não for a maior empresa de tecnologia do mundo hoje, né? E eles falam isso, que apesar de ser muito legal, você acaba vivendo pela Google. Você se acaba se vendo lá na Google, você não sai da Google para nada, né? Então esse é um mal é alto, também né? aí, né? O preço é alto. E... Só que parece, né? Igual eu falei, não chega a ser uma lavagem cerebral, porque o termo é muito forte. Mas é né, como se eles conseguissem, meio que nessa pegada fazer com que você fique lá 24 horas por dia pensando o Google, respirando o Google. Na verdade, é o, é o ratinho na esteira, né? O ratinho, acha acho que deixa tá, ser o ratinho tá na bem na pra esteira. caramba, né? É um ratinho na esteira ali, né? Exatamente. Eu li um artigo exatamente falando sobre isso, mas quando assim a cultura Google tava assim, no, no auge, é, eles falaram, nossa, será que isso é o futuro das empresas? Todo mundo vai ser assim? E aí eu li um artigo sobre o cara falava exatamente isso que você está falando, que isso é muito legal para você que é jovem. que Ah, ah eu não tenho horário para entrar, não tenho horário para sair. Pô, é... Se você é jovem, é legal. Se você já é casado, tem filho, já não é muito você precisa ter rotina, porque o teu filho tem hora para entrar na escola, tem hora para sair. Você precisa buscar, tem hora para almoçar, tem hora para jantar. Não é você sozinho, você solteiro. Então. É... É legal, mas depende do seu momento de vida. E longe de né? nós é a pouco. O momento falo, de vida não é legal. Google. Longe de nós falar da Google, né? Gente, não estou reclamando da Google. É uma puta empresa, ah, um não, é um lugar para é se trabalhar. Se elege, né? Isso, mas é. Gente, se você trabalha na Google, né? Ou numa empresa grande que tem muito pouco disso que a gente está falando, para um pouquinho para se perguntar, será que eu tô... Por mais legal que seja a minha empresa, será que eu tô vivendo pela empresa ou não? Por mais legal que seja, pô, mas é legal. Eu fico aqui, eu vou lá embaixo, tenho comida de graça. Tenho aí escorregador na minha empresa, posso parar e jogar um videogame. Bom, aí você não. Seria é mais legal você parar de jogar videogame na sua casa um pouquinho? Né? Então, tomem cuidado aí, né? Para ver se você não tá vivendo pela empresa. Mas longe de nós aqui, né? Eu, eu vou. Tá da Google, Exatamente. É, eu... <risos> é, eu vou pegar um gancho exatamente para tirar o foco da Google, uma experiência pessoal. Eu, quando eu entrei, quando eu acabei de me formar em areia um processo de treino e entrei numa metalúrgica é, grande aqui também do Vale do Paraíba e é, que que é, como é que é o, como é como que funciona o programa de treino nessa empresa? É, são dois anos você faz lá alguns é, job rotation né, que seria ali as mudanças de departamento e você fica um mês é, em treinamento na Argentina que é onde é a sede da empresa e nesse um mês, cara é não vou falar também lavar cerebral porque também é um termo forte mas digamos que ele é, te passam uma uma ideia é, de que é, todo mundo vai ser gerente ou diretor da empresa né Isso. Isso só depende de você e assim você na na tua desmaturidade né? mais para frente a gente eu tenho Bastante coisa para contar na minha vida, o Adriano conhece bem. A gente que vem de uma, de uma origem mais humilde, cara, quando você pega uma oportunidade dessa, você é rambo, velho. Você pega, lê a faca, põe no meio do dente, fala, cara, é aqui, é aqui que eu vou fazer minha faca vida. na caveira. É faca na caveira, mano. Cara, é aqui que eu vou trabalhar pra cacete, aqui que eu, eu vou conquistar minhas coisas, vou, vou comprar carro, vou comprar casa. Eu vou, eu vou eu dar. De é, uhum. vou, não, eu vou fazer das trepas do coração. E eu fiz. Eu fiz, cara, durante dois, três anos, assim, é... aquela coisa assim, é... é todo dia até 10 horas da noite, sábado, domingo, feriado, e você falou, pô, uma hora você começa a parar para pensar, você falou, pô, será que vale a pena? E aí, quando você começa a pensar um pouco em equilíbrio, né? Você precisa ter esse equilíbrio, né? De, de... Essa é a palavra, Na cara. tua vida... Abriu equilíbrio, da tua vida pessoal, da tua vida é, é, profissional, né? A Camila, que, que a minha esposa, minha ficava vida, doida mano. comigo. É que é fase, né, André? É que eu quis fazer é o gancho por causa do Google, que a gente tava tá falando. Ai, acho que tem muito a ver com o teu momento de vida. Normalmente, é, o Google tem muita gente jovem trabalhando lá, por isso que acho Sim. que se encaixa tão bem essa cultura. E qualquer empresa multinacional e tal, que ela contrata aquele corpo de trainee, são pessoas jovens. Então, só que vai, vai dar esse sangue da mesma forma. Né? Só eu vou fazer falar, um paralelo. Eu, eu, eu, sendo jovem, né se eu voltasse no tempo e tivesse a chance de entrar no Google, eu entraria, tá? Porque, claro. assim, é, eu vi vários produtos, como vocês aí e quem está assistindo a gente aí, é e trabalhar com engenheiros de software sabe cara num outro nível com outro pensamento e com a liberdade né de você criar de você é eu diria que pesquisar né porque o Google tem isso muito forte né a pesquisa né é, para você fazer o melhor né diferente de você pegar algo já é, ó tá aqui inovação é, né é, é e, fábrica e né nova é, né? É, e, acho que o, o Elcio já trabalhou no sentido de fábrica né tá aqui é isso é para você fazer, e você. Eu lembro que eu li muito tempo atrás que o Google dispensa lá, né? Acho que é 20% ou 30% do, do tempo. Eu não sei se, se isso é hoje é assim mais, mas 30% do seu tempo é para você fazer pesquisa dentro do Google e desenvolver produtos novos para o Google. Então, assim, é, isso raramente acontece numa empresa, né? É, e isso é muito bom, né de você ter a oportunidade de você desenvolver, mesmo que é o empreendedorismo, né só que dentro da empresa. né Então, isso também é legal. É, é uma coisa você sabe o que eu acho muito... legal do Google? Só pergunto, um que é o Google te dá a oportunidade de errar. Ah, e sim. cada vez menos nas empresas, por uma questão de imagem pessoal, daquela coisa do corporativismo, o erro é uma coisa muito. Penalizada, Só né? Só tem Você medo não... de errar, né? O erro é penalizado. Tem o medo de errar, e, né? Então ninguém, ninguém quer se expor, né? Então as fica todo tá mundo ali muito com essa cultura, agora, né? Que é uma palavra em inglês aí que é, é o blameless, né? Que é não culpar, é sem culpa, né? Então as empresas têm tentado aí agora implementar esse tipo de cultura aí nas empresas que é, é difícil, né? Porque é uma bola de neve. Chegou em tal momento de que cara, a gente tá tão na merda, aí, vamos dizer assim. E agora, para sair disso, para a gente tirar isso da cabeça que é, não devo culpar ninguém, é difícil, né? É o que eu expliquei lá, né? Ah, meu chefe faz isso comigo porque fizeram isso com ele e alguém tem que quebrar o ciclo. Aí é muito sempre, é sempre muito trabalhoso sair desses ciclos, né? É, aí que entra a liderança, né? Eu, eu trabalhei já, a gente estava dando maus exemplos, vamos dar um bom exemplo. Eu acho muito legal aquele cara, aquele líder assim, que ele foca na solução cara, ele não quer saber quem foi que fez, não quer saber é, quem quer ocupar, ele fala assim, cara, junta todo mundo, fala, cara, temos esse problema aqui, como é que nós vamos resolver? E depois, lá na frente, que também é o cara não é pouco né, ele é inteligente, ele acaba premiando quem ele vê que resolve problemas mesmo que não são dele, né, ele fica de olho, então, isso é uma coisa muito legal de, de liderança, né, fala, cara, foca na solução, porque... Se você focar no problema, você vai ficar isso aí: é caixa, caça, caça as bruxas procurando é. culpado, né? A verdade é e na culpado, solução, sim. procurar culpado. né? E o problema continua lá, O problema é nunca resolve. Não, não resolve, exatamente. É a transferência de culpa, né? Ninguém resolve o problema e vai. É tipo. Lembra do filme do Bop? Ah, mas nós pegamos o corpo, botamos lá. Ah, mas aí pegou o corpo e jogou pra cá. É tipo isso: pega o problema e fica jogando na área de maré dois o corpo, né? É, é, exatamente. E Mas tem muito isso, hein? Tem bastante. As oh. empresas, é o que eu falei, cultural, né? As empresas sempre, as empresas grandes, antigas, sempre trabalhando dessa forma. Tanto que você vê o movimento aí de a transformação digital, que então, se fala, traz muito isso, né? E as empresas grandes estão tudo atrás de transformação digital. Por isso que é tão difícil fazer transformação digital em empresa grande, porque não é só a parte técnica, é a parte de pessoas também, a parte liderança, né? Você falou uma coisa bem legal aí, tem é um exemplo muito bom que o pessoal gosta de dar. Que é, tem que ser uma liderança que eles falam que é tipo quando dá um problema com queda de avião, que eles comentam. Como que funciona? Quando o um avião cai, ninguém culpa o piloto. Eles tentam entender o que aconteceu. Se chegar no fator uhum. humano ainda, eles não estão olhando o, também de novo o piloto, a culpa do piloto. Se for, por exemplo, o piloto dormiu, eles se perguntam, por que o piloto dormiu? Será que ele Exato. muito dele? Será que ele trabalhou demais? Então ele não tenta colocar a culpa no piloto. Ele tenta colocar, Sim, achar o problema real e resolver para que aquilo não aconteça. Então, isso é uma forma Sim. muito legal de como essa cultura de não culpar a pessoa em si, né? Ajuda. Óbvio que também tem uma coisa de má-fé. Má-fé a gente tem que pegar, e na minha opinião é a tolerância zero. Se a gente pega alguém de má-fé na nossa empresa, se você é líder aí, tá vendo nosso podcast, você tinha que tomar uma atitude, dar uma chance pro cara ou se redimir, entender o que aconteceu, ou se você pegar que é má-fé, é má-fé mesmo, o cara fez de propósito, tem que mandar o cara embora, porque empresas que, se ele fez isso uma vez, ele vai fazer de novo, e tem cada vez mais zelar por essa cultura de ter pessoas que estão trabalhando lá, pelo que é certo, né, isso é muito difícil, até passou pelas contratações agora do nosso time, né, Adriano, agora o time tá completo, vocês não sabem como foi difícil... Para conseguir formar esse time que a gente tem hoje, aí que hoje o Adriano até Ah, Detalhe, até parte. viu? Detalhe, passei pela mão do Elcio, ele que me conta pela mão, minha ó, mão, mão aqui, tem quem... <risos> Botei, lá... Botei o Adriano lá. Botei o Adriano em saias as... saia curtas lá na entrevista. Lá, tá mas então na mas... cimenta, né? Tipo o na cimenta? Mas eles não dá um tapa na cara dele deles. Chama... que não, não dá para fazer o online. Bem. Virtual não dá para dar tapa na cara. Tem de passar aí. Deixa de passar aí. Pensa aí. Foi, é, mas, cara, mas. E o eu, que é difícil. Mas eu, ó, posso falar uma coisa pra vocês? Eu já falei isso pro Elcio, já falei várias vezes, cara. A melhor entrevista da minha vida foi essa ocasião. Foi com ele, foi com o nosso outro coordenador, né? E com um outro rapaz lá também, que é da equipe também, da coordenação. Cara, foi. Eu falei isso pra vocês no um dia que vocês me entrevistaram, olha. Se vocês não me contratarem, não tem problema. Mas eu queria falar pra vocês. Foi a melhor entrevista da minha vida. Porque, cara da forma que foi conduziu é, eu acho a gente ficou mais de uma hora conversando mas é verdade eu já falei para você eu ó, pra todo mundo porque nessas entrevistas foi tá cara porque é, é, é um jeito que eu não tinha visto né é, a maioria das entrevistas que eu fiz até hoje é que na última empresa eu tava 10 anos né? então eu fiquei fora do mercado aí fiquei 10 anos trabalhando lá né passei por vários várias é, vários cargos lá né? Mas o que que acontece? Aqui, cara, a preocupação com... O... É claro que teve o lado técnico, que o, o Elcio me sapecou, isso é fato, mas <risos> é, o lado humano, sabe, cara? É, isso que é legal, sabe, cara? Então, eu falei, puxa, cara, eu quero trabalhar com essa turma, porque, claro, é né, uma grande empresa, tal, reconhecida, mas sabe quando você bate, assim, o olho na no... Com a empatia, segmento? né? E o Adriano, a foi gente, muito tem, legal, a gente tem feito as entrevistas tão bem Que eu tava conversando com, com, com a minha gerente Com meus pares lá a gente tinha que montar um case de entrevista Porque não sei se todo mundo Oba, já fez acho. entrevista A pior merda de uma entrevista É quando você faz a entrevista E aí, tipo, você tá lá Fazendo a entrevista, você não sabe se você tá indo bem Se você tá indo mal, né E aí você não passa na entrevista E não tem um feedback, não fala se você Foi bem, se você foi mal Só chega um e-mail ah, não foi dessa vez, talvez. Tá isso, mas... isso, isso quando chega o e-mail. né? Por quê? Se você dá uma, uma olhada lá nas pessoas aí. Ainda mais numa época de emprego tão alto como a gente está vivendo. As pessoas reclamam direto no LinkedIn. Falam, pô, gente, pelo menos dar um feedback pra gente é o mínimo que a gente espera, né? E a gente contratou, eu, eu gente não trabalho pra eu tão perto, eu não trabalho tão perto nessa, né, nessas etapas que o Elcio faz, que é. é, é... É eles que fazem, né? Mas eu, eu, eles dão um retorno pra gente conversando, né? Quando entra a gente nova. E eu sei que eles dão um retorno feedback pra todos, cara. Mesmo Os... que não passam. Escaval, isso é muito importante, cara. Teve até um caso, né? Que deram um feedback. O cara, puxa, legal, né? Que vocês compartilharam com a gente. é Legal que você veio falar isso pra mim. Puxa, olha, eu nunca reparei isso. Cara, isso pode ser a próxima oportunidade pra essa pessoa. Então, Exatamente. esse trabalho... O pessoal de RH que tá escutando aí, ó... Façam isso, tá? consultorias aí que entrevistam. Dê um retorno, mesmo que se for para falar... É claro, você não precisa tratar mal para falar uma... um ponto que a pessoa precisa melhorar, né? Mas isso pode fazer toda a diferença na próxima entrevista dessa pessoa. Mas eu vou dizer uma Sim, coisa é interessante, que Adriana. Sabe por que isso acontece é. bem? Porque a nossa gerente, ela que se empenha em dar o feedback depois no final. Ou seja, Top. ela está preocupada com as pessoas. E assim... Não é o RH. Não é, cara, assim, o RH é muito bom. Tem que ter esse trabalho porque ele é muito bom para fazer esse filtro, Para fazer um trabalho que a gente não sabe aqui como analista. Só que, cara, o cara vai trabalhar na nossa equipe. Quem fez a entrevista foi a gente. Nós, como responsabilidade, dá um feedback. E, assim, quem não passa, dá feedback. Acho que, ó, a gente entrevistou um monte de gente. Teve só um cara. Foi aquele caso que eu contei aí, Adriana, para você, que foi, foi difícil. O cara não aceitou o feedback. Foi o único, mas é né, o cara é um cara complicado. Né? Agora todo mundo agradece. Poxa, obrigado. A gente tá procurando, quem tiver, quer me procurar até aí, a gente tá procurando profissional de SRE. Cara, tá difícil achar profissional de SRE. Por quê? Porque muitas empresas não aprenderam ainda o que é o SRE. E aí coloca lá o cara no cargo SRE. Aí o cara vem pra entrevista, aí eu só faço uma pergunta: o que é SRE? Ah, eu ia perguntar isso para você agora. A, o que é a, SRE? SRE. Para quem é Leigo. É, é SRE, <risos> boa. SRE, galera. É, é, é, o, é o um cargo. Não é um cargo, é um papel. Para mim é um papel, né? Que é o Software Reliability Engineer. É o engenheiro que garante a, a, a confiança, né? A, eu sempre esqueço reliability na tradução, mas a confiança. A confiabilidade mesmo. A confiabilidade, eu, mesmo, né? Do que o sistema fica sempre de pé. E qual que é a história? Um pouco parecendo com o DevOps Teve aquele negócio do Dev e do Ops Trabalharem juntos Um engenheiro da Google falou assim Eu vou trabalhar na equipe de operação Que cuida em manter Eu não lembro se era o site da Google Ou o Maps, eu não vou lembrar a história agora Mas era uma equipe que tinha que manter Sempre o Google, por exemplo, no ar Só que assim, ele falou Cara, já tive uma ideia Eu vou pegar engenheiro de software E colocar na equipe de operação A equipe que cuida de manter isso aqui no ar E a ideia é fazer com que esses caras Garantam cada vez mais a confiabilidade. E aí criou-se esse papel. Top, cara, se cara, você perceber é, que sempre, sempre a TI volta pra base, da, da minha opinião, a base, que é a codificação, né? Pode ver que todos os movimentos de tecnologia que começaram a andar de novo melhor, mais rápido, eficiente, voltou a falar que você tem que aprender a codar. Desde o cara da infraestrutura que antes não codava e hoje coda. Até esse exemplo, né? Que talvez era uma equipe lá que tava cuidando lá do. E olha que é a Google, né, galera? Os caras deviam estar cuidando do servidor Só que naquele negócio, né? Ah, mas tá de pé Ah, não tá de pé, né? Pô, mas peraí, o que você tá fazendo pra resolver quando cai? Ah, não, eu aciono o time de desenvolvimento Então, né? Vou criar uma equipe, então, aqui Que tenha desenvolvedor Então a gente brinca que o desenvolvimento da SRE foi pegar engenheiro de software Colocar na equipe de operações lá Pra garantir que o site da Google Tivesse 100% no ar 100% mais rápido, toda hora mais rápido E tudo mais, né? Esse movimento da SRE foi um movimento que veio acontecendo muito, é, faz um tempo já. E as empresas, como tudo, as empresas grandes no Brasil não se adequaram. Então, toda vez que vem alguém com a entrevista aqui, cara, como tá difícil achar esse profissional? Porque as empresas dão o um nome para o cara, dão um título, só que aí o cara ou é um cara de infraestrutura, né ou é um cara que é de DevOps ou de Cloud. Só que a empresa falou que ele é um cara de SRE, então você vai então, que muitas vezes é a culpa do cara. Função, essa função, Elcio, precisa de uma maturidade dos dois lados, né, cara? Assim, Isso é, um cara um... Uhum. É, é um cara com, com uma visão é muito fácil. ampla né, de dev, de infra e que consiga né, estar nas do, nos dois lados é, com muito conhecimento né, para orientar. É. Né? Isso, é. e assim, ele, ele põe a mão na massa, ele garante que o bagulho é. não tá rodando Então, se a sua empresa não trabalha com Inner Source, que é compartilhamento de código né Cada um tá vendo o seu no seu pedacinho, você não consegue ter uma equipe de SRE Você não vai conseguir ter uma equipe fora do seu contexto mexendo nos mesmos sistemas que vocês estão mexendo Tem todo um lado cultural E cara, é difícil achar a gente nesse papel, porque ou a empresa, igual eu falei, coloca o cara lá Ah, você agora é SRE, e o cara não trabalha com isso eu não vejo que nem, nem tanto culpa só do cara, porque se o cara tá num papel SRE e nunca procurou, a gente até pergunta, cara, você leu o livro do SRE da Google? Eu não li, pô, como é que você tá numa empresa com título de SRE e você nem leu o livro? E ó, oh, gente, só pra deixar claro, eu não sou especialista SRE, tá? Eu não, não sou especialista nisso, mas eu sei, o que, eu sei o que é e eu sei quando o cara não sabe o que é, né? Eu te brinca. E como tá difícil achar esse perfil, porque ou o cara também mente no currículo, então ele chega lá e fala assim, SRE. Agora eu vou falar, até falar um negócio legal que eu fico puto, quando você olha o LinkedIn de muita gente, começa, cloud, devops, SRE, PMP, ITU, COBIT, pera, pera aí, o que que você é, cara? E aí o cara começa a ver que a vaga nossa é SRE, ele muda lá tudo pra falar que ele é SRE, aí você vai ver o cargo do cara, na lista de infraestrutura, na lista de software, desenvolvedor, Aí só que a gente pega na lata, né? Conta pra mim que é SRE. Aí tem uma galera que sabe. Ah, não, SRE é o papel da Google, que tem que garantir que os sistemas estão sempre no ar e tal. Pô, legal. E dado que você sabe então que é SRE, me fala uma prática desse SRE. Qual que você mais usa no seu dia a dia? Cara. Ops. Ops. Cara, a gente ah. pega na lata, cara. E assim, que, aí, voltando um pouco que a gente falou, com todo o respeito. A gente dá o um feedback pra pessoa, cara. Só pra ver os outros skills que você tem, muito legal, só que assim a nossa vaga específica é alguém que conheça SRE, por exemplo, e, e só por isso é que você não se encaixa. E a minha gerente já engata, mas ó, a, a empresa aqui vai estar tá contratando duas mil pessoas é, nesse ano. É, tá aqui ó, o site de vagas, entra aqui. Talvez você ache uma vaga para você. Você não é um cara ruim, só que para nossa vaga específica, a gente tá procurando um cara com esse perfil. Mano, e é incrível. As pessoas, nossa, putz, obrigado pela transparência e tal. E às vezes o cara faz uma entrevista a gente fala, pô, não gostei porque o cara não é de SRE. Ponto. Ah, muito obrigado. Aí o cara volta pra casa, não sabe por que que não passou. Então a gente tem feito essas entrevistas, esse foi o exemplo do SRE, né? Mas todas nesse mesmo naipe. E todas geralmente, ou o coordenador da área lá e a, a gerente da nossa área, volta depois com o cara, né? Caso ele não deu feedback na hora, o pessoal volta com o analista, com a pessoa que a gente entrevistou, e fala ah, aconteceu isso, isso, teve caras que virou para meu gerente e nossa, meu, ninguém nunca tinha me falado isso. Eu não sabia que isso era assim, que eu tinha esse problema, que eu tinha esse toque. Aí, esse cara isso. leva para a leva vida isso, né? Ele vai acabar, se você for ver aí, né? ele vai acabar usando isso depois para conseguir uma outra vaga. E, e até o que a gente fala, a porta não tá fechada da empresa. Tem um monte de vaga aqui agora que vai ser aberta na empresa. Só que para este cargo específico, né para essa vaga, a gente está procurando um cargo específico. Né? E acho que todas as entrevistas foram assim. E a gente até brincou, pô, vamos lançar uma framework aí, né? De entrevista, né? Feedback na hora. É uma entrevista que dá o um feedback na hora. Né? Porque, cara, o que tem sido bom... Eu isso apoio é, né? essa ideia, acho legal, cara. Deveria. É igual o nosso engenheiro apresentou essa semana lá, né, Elcio? aquele quadro não sei se você viu lá que de migração né de um especialista uhum. para uma área de liderança ele montou um framework né de dessa transição eu achei aquilo fantástico eu acho que esse tipo de experiência né esse tipo de visão que eu não é, raramente eu vejo e que eu estou vendo lá dentro isso tem que ir para fora sabe por quê cara é, é, é como se fosse um grande git né um git aberto onde há várias colaborações isso aí é um commit, né eu sei que o André não tá entendendo muito bem do que eu tô falando mas <risos> acho que o Elcio entendeu um pouco É a ideia cara a ideia é essa cara entendeu vamos todo mundo co colaborar aí nesse repositório aí de contratação né cara e, e ajudar mas e aí conta, André é... a gente falou muito de programação na área de TI e na sua área que você você atua né é, há isso também continua assim você vê mudança ou ou é uma área ainda que você acha que de, de, vai demorar para passar para transformação ou está passando eu não tenho essa perspectiva né? você diz no, no sentido de da, da estar tá focado é mais nas pessoas né é. é. não tá sim tá a, a... é muito muito parecido até tava falando aí do até do termo né de confiabilidade né hoje na, na indústria química né nas indústrias químicas você tem uma função que chama engenheiro de confiabilidade esse cara ele tem que ter noção de manutenção e também do processo produtivo e ele é o cara que é responsável por cuidar dos equipamentos da fábrica então é, ele tem que tomar conta tanto, é, ele tem que conhecer o processo, tem que conhecer os equipamentos para que para que não pare, né, a, a produção e para que seja sempre seguro. Aí achando, ele está falando, está achando interessante isso, né? Como que áreas tão diferentes a gente tenha cargos é. tão com funções você, você meio similares, né? O... né? Engenheiro, né, André? Oi. Engenheiro. Elétrico, Ita, cara. cara é Químico do Itaú. Eu não sou quinta, nada. Ita. Ah, ita. <risos> De novo, essa história do Ita. <risos> Mas é, não é da. Não é elétrica, não. É, é química. É é é Quimita? Não, eu até mandei o áudio é. lá no. Opa. Cara, eu esse eu negócio do. Tô... Você falou a vida inteira para todo mundo que você era no Itaú. É o Cu que eu falei que era no Ita. Cara, oh, não cara não esse fica falando muito é palavrão que depois vai ter que editar essa merda. Cara. Eu falava para todo mundo assim, meu primo é formado no Ita, meu primo é... maior orgulho. Baixando no peito, ITA, né? Pô. Porra, aqui é tem isso. Ita, meu, sabe? É, a família Aí tem não é do ITA. nenhuma. É, do estudou... Essa história é muito, é muito engraçada, depois você até não né? acho que vale a pena contar aqui. Mas conta, é... né? Não, esse negócio do, do, da, da, do Ita lá, cara, é muito, muito engraçado. porque fazendo aquela porra lá, meu? Então, vamos lá. Quando eu fui para a aeronáutica, eu passei no concurso, sim. Eu fiquei quase seis anos na aeronáutica. Mas eu fui para trabalhar como soldado de primeira classe. E eu fiz um ano de cursinho aqui em São José dos Campos e passei na faculdade pública, né? lá de Lorena, que é a Faculdade de Engenharia Química de Lorena. E depois de um tempo, aí tem tem uma história aí que é, tinham três autarquias no Estado. E essas autarquias, elas não podiam mais ser autarquias, elas tinham que ou virar a Unesp, ou virar a USP, ou Unicamp. Cada uma tinha que é, ser agregada a essas instituições. Eu sei que no final do processo, lá, a FANKIL, né, que é a Faculdade de Engenharia Química de Lorena, ela foi agregada à USP. Então eu tive um upgrade do meu diploma. Eu entrei como FANKIL <risos> e saí como USP, foi a primeira turma. Que da que pilantra, você vê, eu saí com o diploma da USP. cara bateu no não, e não... E não... Eu sou formado na USP. Exatamente, sim, sim. Eu não fiz FUVEST, formado na USP. Isso era muito engraçado, porque ó, o vô Vitória, Adriano, ele... Ah, e detalhe, né? Eu trabalho. no né Então, como era soldado especializado, a minha formação era material bélico. Material bélico no aeronáutico, você trabalha ou lá na sala de armas, né? que é cuidando das armas, fazendo manutenção, ou tem uma área do aeroporto, na, na área dos aviões mesmo, você pode trabalhar é, na parte de assentos ejetáveis, instalação de tanques subalares, agora eu que tô falando é. que vocês não tão... sabem o que, que é, né? É, e eu, tra... eu fui trabalhar com isso lá no aeroporto, então, pô, eu vestia macacão, aquele macacãozinho, macacão de piloto, só que é diferença as cores, para quem não conhece, acho que é piloto. Então, gente vou... batendo no então, fotinho botando na internet para arrumar mulher dizendo que era piloto, né? Então, cara, <risos> se, fosse, se fosse hoje em dia, imagina se fosse hoje em dia. <risos> não, nessa época não tinha nada, mal tinha Se fosse tinha hoje em dia, o... você ia ver a foto do Tinder do, do André é, o cara com o Era com o capacete de piloto, assim, do lado do avião, pilantra. Tipo Top Gun. Mal tinha é Orkut naquela época. E... Eu acho que a, a, o Boa deve ter visto alguma dessas fotos aí que minha mãe tinha lá do, do macacão, ah. e ele falava que eu era piloto de avião. E vocês, como vocês sabiam que eu estava na aeronáutica e eu tava. Eu acho que vocês faziam essa ligação com o Ita. Mas não ah, é. Eu trabalhava de dia. Eu trabalhava de dia e à ele noite. eu um sonho agora, viu, cara? <risos> o um cara sonho. fez universidade pública e trabalhou com coisa de avião. Ah, então ele fez Ita. É, Exatamente, Exatamente. Não, não de um, pouco. é engenharia aqui, porque era é engenharia e era na aeronáutica. Tal para mim era Ita, sempre ficou é. não, meu primo. É Ita, aqui é Ita, Engenheiro é, né? químico. Cara, pô, cara, cara, faz é, drogas. E eu falava assim: por que, que esse cara às vezes fica aí com dificuldade para arrumar emprego se, se formou no Ita? mano porra nenhuma. Sério mesmo, até hoje você achava que tinha formado no Ita? Cara, cara. até cinco minutos Deve atrás, ser, se mano. perguntasse pra mim, o meu primo era formado no Ita. Caralho, mas então você não ouviu o áudio? Você não, você não ouviu o áudio do grupo, Eu escutei. Ele, ele eu falou, falou. Eu não sou, eu sou do Ita. Ita. Ele falou até. Eu, eu falei, eu. o cara não conhece <risos> a família. Eu vou forma contar. Parada, mano. uma vez, uma vez, cara, esse cara foi lá em casa, ele era é mais novo, né? Nem casado era, nada. Veio lá todo preocupado. Eu conto essa história direto, André. E eu, eu tinha um 386, né, cara, que eu já programava nele lá, né, HTML lá, PHP. Ah, e HTML é estavam... ah, programar, eu... vou te dar um tapa, Adriano. Ah, não, PHP, falei, PHP. Bom, vou te dar um tapa. Mexia com HTML e programava em PHP. Obrigado. E, e aí, cara, ele chegou: eu posso usar seu computador aí, que eu vou fazer uma entrevista aí, não sei se será no mesmo dia ou no outro dia. Você dormiu lá em casa. E aí eu preciso saber tudo da empresa. Eu preciso fazer um dossiê, porque eu vou chegar lá, eu preciso, né, saber tudo. E esse cara ficou, cara, acho que o dia inteiro lá. E aí você fez uma. Levantou a capivara da empresa lá, né? Você foi fazer a entrevista lá, né, cara? Eu nem naquela lembro época... qual que era. Eu sei que naquela época você ficou que nem um louco, né, cara? Pra lá e pra cá fazendo entrevista. É, deve ser de quando eu tava. Na época eu tava me formando. Cara, eu fiz muito processo seletivo. Muito, muito. É, eu e eu assim, lembro assim eu sempre pra... ia.. Nós sempre nas empresas. E, assim, é, eu, eu acho interessante falar isso, né? Às vezes, eu, não sei quem que tá ouvindo a gente, se às vezes é um pessoal mais jovem, tá, é, início de carreira. É muito difícil, né, cara, quando você tá no começo ah, de carreira, né? É difícil, cara. Nossa senhora. Pra todo mundo é difícil, cara. E, e eu lembro, assim, uma coisa que eu percebi naquele momento que eu tava procurando uma empresa, que assim, é empresa não é instituição de caridade as pessoas têm que pôr isso na cabeça, uma dessas esses dias, a empresa não é ONG. É, empresa é, não é ONG, cara, então Quanto assim, eu ia pro processo... mais isso, mais feliz você fica mais cedo. É, a expectativa versus é é a realidade, né? É. é, é... Não, e por que eu tô falando Porque assim, eu fui o pro processo seletivo, isso foi na... em 2000... 2006, cara. Estamos em 2021, 15 anos já. Estavam é, começando uh, aquela onda de intercâmbio. Você tinha que ter feito intercâmbio. Eu acho que hoje isso aí deve ser pré-requisito, nem é mais diferencial, né? para essas empresas aí de, de grande porte, multinacional e tal. E, cara, eu não tinha feito intercâmbio. Eu acabei de contar, trabalhei, estudei a vida inteira. Não tinha tempo. E não fiz isso. E não fiz isso. Não fiz isso. Fã em que eu. Eu tô, eu tô, dele, eu tô assim, eu vou dormir hoje. Olha, cara, você <risos> provocou um trauma aqui, cara. Não, fiz eu não, acredito, não mas, cara. pô, não vou desmerecer a fã que cara, boa formação dormindo E, assim, alguns amigos meus conseguiram fazer, né? O pessoal que é, o pai bancava e tal eu conseguiu eu conseguia fazer o intercâmbio. E eu não, cara. E eu ia para o processo seletivo e falar, ah, e aí, se foi intercâmbio? Não, fiz. Aí vinha o. Outro. E isso, talvez o intercâmbio nem fosse tanto o problema, mas eu ficava tão. Eu me sentia tão inferiorizado pelo fato de eu me achar que eu tava um patamar abaixo. eu fiquei um ano no Canadá, eu fiquei um ano na França, eu fiquei um ano nos Estados Unidos, e você. Ah, não, é, eu sou de aeronáutica. E aí eu ficava muito pé da vida. Eu falava, pô, cara mas... <risos> Pô, você pega a minha história de vida, pega esses caras, eu ralei muito mais, esses caras são feitos de papai, não sei o quê, esses caras são é peças de ouro, eu aqui fudido, ralei, trabalhei, deu ao mesmo tempo, e a empresa não. Cara, não. E aí, voltando, eu falei, empresa é empresa, empresa não é ONG, então ela tem ela, ela, ela um perfil de candidato, ou você está dentro daquele perfil, ou você não está. Só que, só, que, só, que, só que aí tem um ponto importante, que assim, as empresas começaram a se pautar muito mais, igual a gente estava, antes daqui a gente estava conversando um pouco sobre o, o famoso marqueteiro, né? Então, eu vejo que as empresas, de um tempo para cá, 2016, já, já era essa época, estava nesse nesse período. ela estavam muito mais olhando o currículo. Vou até dar um exemplo, eu não teria entrado na empresa que eu estou hoje há 10 anos, se eu tivesse demorado 2 anos para entrar. Eles iam olhar que eu fiz um, é, faculdade de Guarulhos, a Universidade de Guarulhos, né? e eles olham a faculdade de base. Eu tenho pós-graduação lá na FIAP de Engenharia de Software. Mas eu ainda estava na época que eu entrei na empresa atual eu estava fazendo a pós. Se eles fossem me olhar só pelo currículo, os dois anos depois, se tivessem os dois anos depois, talvez não seria contratado. Porque começou um pouco esse fato ah, de pessoas da USP, da Unicamp. Que bom que isso mudou. E até dando o exemplo da nossa equipe aqui, né, Adriano? Sem citar nomes, né? Mas é, empresas grandes, é nossa mesmo, tá? Há um tempo atrás, é, não contratava gente para cargo de analista com, com mais de 40 anos, é, só queria a gente da USP. Se você for ver a nossa equipe, tem gente lá, nossa equipe de 50 anos, tem o Adriano, que tem aí 42, né, Adriano? 42. Tem cara de 26, tem cara de 30, porque a gente não tá olhando o currículo, não tá se pautando em coisas pré-determinadas trabalha tão bem, né? trabalha todo mundo com a sua experiência e troca, e cara, eu, eu falo, cara, eu, tô, eu já falei isso várias vezes lá, eu sou muito abençoado, né, agradeço muito pela equipe que eu tô ali, cara, porque é um diferencial, né? Engraçado, vocês estão falando esse negócio de faculdade e tal, né? E agora tá um movimento ao contrário, né? As empresas, pelo menos eu tô vendo o um movimento lá fora, já estão pegando gente é que na área de TI algumas empresas já não exigiam tanto a faculdade, né? Se você sentasse, Ela exige mais o conhecimento, é né? É. Pegou mas certificação, exige... tempo, da... juntei para cá, né? Estava muito mais na certificação, é. certificação. mas quando é, era empresa é era de importante. TI, TI não tava mais olhando currículo, é. né? Isso. Eu não sei se para a área de engenharia aí vocês André, ainda continua esse negócio forte da É que são Eu acho, Eu acho que, não acho não é que a área, a área. Pro... Diferente, né, cara? Para os é. processos de treine, eu acho que mais não é regra, viu? Não e... é? Eu, cara, eu vou, eu vou dar um exemplo. É... mas assim, né, um engenheiro um químico, pessoal precisa ter uma formação, né, cara? Não adianta, Preciso. não sei. É, precisa é eu não tô desmerecendo porque eu sou programador, tá? Não é isso, gente, mas é você aprender codar. Eu acho que é mais fácil que você aprender uma engenharia química, Depende, né? eu não sei. cara. Eu não? acho que isso é muito relativo, é. cara. Eu tava vendo é, um vídeo do Akita, que ele falou esses dias isso aí. O pessoal acha que desenvolver é fácil. Aí ele faz um exemplo de um desenho. Aqui, ó. Ele, faz um, ele pega um desenho todo zoado. Todo mundo sabe desenhar. Eu sei desenhar. Agora, eu sou um bom desenhista. Tá pouco com esse negócio de codar. Todo mundo que vai estudar um pouquinho, pega um vídeo no YouTube, dá um Ctrl-C, Ctrl-V ali, faz um Hello World e acha que sabe codar. Que não é é. Que é, é, é mais completo Eu acho que é muito relativo isso aí, sabe Tipo, acho que Sim, tem bons é. profissionais E maus profissionais é, Em qualquer área, independente da formação eu Já vi um cara da USP muito bom Já vi uns caras da USP que, meu Deus do céu Sai de perto de mim Qual é. eu brinco? Eu sou formado na faculdade de Guarulhos Que aí muita pessoal acha que é uma faculdade ruim E aí eu sempre falei Não é a faculdade que faz o aluno, né É o inverso eu, eu, Então eu conheci é, muita aluno, gente boa Como eu conheci muita gente ruim, ou seja a mesma coisa em todas as faculdades. Vai muito mais de quanto o aluno está disposto a aprender, né? Aí atrás, né? Então acho que é muito relativo. Aí é. né? é, não é, né, cara? Qualquer faculdade que seja é, top ou não, é, se você o professor ali vai te dar um insight, né? Ó, o um insight é esse, o caminho é esse. Se você não paga, um bom professor né? vai fazer. Um bom, é, um professor, bom professor faz isso. É, vai te dar um insight certo que te estimule aí atrás, né? cara aí é você sempre foi você né? é, eu costumo dizer que a faculdade ela informa é. que forma é, é o mercado de trabalho no é dia a dia cara. é a prática e, você só a prática, e profissional né? é profissional bom ele é forjado é no fogo e na porrada e tem uns Entendi. casos que eu, eu, eu me formei é... na eu me formei na impacta né e eu gostava tanto de ir lá porque todos os meus professores estavam no mercado, né, então assim, nada contra de quem é, só se dedica ao acadêmico, acadêmico. tá, é, que também, né, é, tem o seu, tem valor. seu valor, é, tem o seu valor, claro, mas para mim, naquela, naquela época, né, é, eu tinha uma professora Alexandra, que ela trabalhava na Tan na época, ela é a engenheira, eu não lembro qual era o cargo dela, Cara, ela era fantástica. Ela trazia os cases do dia a dia, como que ela resolvia, junto com a matéria. Cara, isso pra mim, porque assim, né? A gente vê muita teoria e na hora da prática, não. Ela pegava, tinha teoria, mas olha, quando você vai trabalhar é assim que se aplica isso. E no meu dia a dia é assim que eu aplico. Cara, isso pra mim era. Nossa, cara, tinha um valor todo. Né? todo, É, meu é eu, cara. Tive do um professor dia -a -dia. da pós, de qualidade, que era é o Tardelli. Ele... ele eu gostava tanto da aula dele porque imagine qualidade CMMI aquela outra Nossa. que é o B eu não sei que não sei o que eu não lembro mas tem umas outras cara é um saco vamos ser bem sincero para quem não curte a parada é um negócio teórico é super um chato saco. só que o cara ele trazia história de vida dele então ele falava vou explicar por exemplo o que que é risco como que você tem que fazer a gestão do risco do projeto porque é uma coisa do CMMI aí ele contava uma história uma vez eu ia estar lá e eu falei assim na empresa, galera, amanhã churrasco com futebol lá no meu sítio. A gerente do projeto virou e falou, não, você está colocando um risco, você é louco? Não vai ter churrasco, tem que entregar. Vai que alguém nesse churrasco vai lá, vai jogar bola, machuca o pé. Não, aí todo mundo rachava o bico, né? Tipo, entender, pô, olha o risco. assim, é isso que ela faz... uhum. é legal que ele juntava as histórias dele da vida, porque ele também trabalhava com cmi na empresa dele. E trazia, então ele trazia isso para o contexto, né? Acho que hoje até o Adriano tá ligado lá no, na empresa onde eu estou, uma das minhas frentes é ensinar novos engenheiros de software. Então eu tenho uma frente lá que é como se fosse uma escola. E a gente fala muito isso, né? Você tem que conseguir colocar o cara no ambiente onde ele possa praticar ou que ele tenha bons exemplos para que ele possa entender aquilo. E acho que faculdade, na minha opinião, às vezes você não vai ter o ambiente para praticar em si, mas conta muito essa parte do exemplo o cara vai te explicar alguma coisa, vai falar alguma coisa que é muito teórica, se ele traz o exemplo pro dia a dia, putz, você entende. Você fala, ah, pô, entendi, na situação tal isso aqui se aplica. E aí tem professores aí, sou suspeito para falar que eu sou filho de dois professores, né? Meu pai e minha mãe são professores. Então, bons professores vão muito nessa linha, né? Inspiram e, cara, conseguem te dar de uma forma simples e clara, né? Uma coisa que você consiga aterrissar e entender. Putz, entendi. Isso aqui na prática, então, é assim, é isso, é nessa pegada. E aí vai do cara depois, igual você falou, né? O professor instrui, ele, ele vai te dar o caminho. Sabe? Você continuar claro. sempre praticando agora e ser mestre naquilo, aprender aquilo, né? É. Cara, eu acho que é isso mesmo. Eu tava lembrando aqui: é... pegar, falar de engenharia, né? Eu acho que. Muito ultrapassado, cara. Muito ultrapassado. A gente tem várias matérias que você não usa para nada, você fica... Uma vez, eu, só para vocês terem ideia, uma vez eu estava conversando com um norueguês, ele era engenheiro mecânico. eu falei, cara, ele falou, como, como é que é aqui no Brasil, quanto tempo que é engenharia aqui, quanto tempo você se forma... Ele falou, ah, se você fizer um seu, é, período integral, normalmente são cinco anos. Se você fizer período noturno, são seis, foi o meu caso. É, seis anos, cara, de faculdade. É, medicina, né? Aí eu falou: caramba, tudo isso? Eu falei: é, meio é lá não, não. Falei, não, Noruega, engenharia são três anos. É, Mas período integral. Eu falei: três anos? É, porque assim, você faz a engenharia básica. Então vai ser engenharia mecânica, elétrica, de produção civil, química, enfim. E aí, você acaba ficando sempre cinco anos, só que sem gata uma pós ou um mestrado. Então, nesses cinco anos, se forma engenheiro já com uma pós ou um mestrado. Por quê? Com três anos, você já está formado, você vai começar a trabalhar. Então, você... ah, eu vou trabalhar numa. Forma de engenharia mecânica, vou trabalhar na indústria automotiva. Eu vou fazer uma pós em indústria automotiva. É... Forma de engenharia química, vou trabalhar numa faca de fertilizantes. Eu vou fazer uma pós na área de fertilizantes. Então, esses cinco anos é muito mais é, aproveitável, né? Mas engenharia química, e... vou, vou, vou ser tipo Breaking Bad. Eu é, eu vou fazer ó, a, abriu, a meta, metafetamina. Vou abrir o laboratório <risos> de metafetamina. <risos> cara, eu, ah, eu adoro esse seriado, meu Deus. Ah, tá eu assisti ele, assim ele inteiro. É fantástico. É. E aí, o que, que eu estava lembrando? Eu, quando eu estava no... Eu uma... eu, eu, a gente tinha uma... Tem uma matéria lá de psicologia, né? mas era psicologia voltada para o um mercado de trabalho, falava sobre síndrome de burnout e outras coisas. E, e essa pessoa tinha um projeto, é muito interessante o nome do projeto, era projeto Matrix, projeto dela, que uma vez por semana ela ia é na faculdade e atendia de graça. Qualquer pessoa que chegasse lá, ela atendia de graça. E um dia eu fui lá conversar com ela, falou, oh, professor, tudo bem? Eu não lembro. não. É... falou, oh, tudo bem, entrei e tal, eu queria conversar. Tava no último ano da faculdade. Eu falei, o que, que foi? Eu falei, tô querendo largar a faculdade. Ai, cara. Porque. Eu, falei, não, eu não aguento mais. Eu não aguento mais assistir aula. não aguento mais fazer prova. Eu não aguento mais estar aqui na faculdade. Eu tava no você, sexto ano, cara. Eu não aguentava mais. Você, você. Eu, eu, eu. No último ano que eu tava. Eu era tipo Nil, foi lá pedir conselho pro Morfeus. Cara, se eu não aí eu ia te dar um ponto, mas não. Acho que eu tava. Com... <risos> Não, aí ela Não começou a conversar comigo. Você tá ferrado, aí, cara, você tá ferrado. Você tá é. ferrado. Não, eu nunca falei isso, hein? Isso aí foi... Uma inferência sua. É, e aí, eu, ela falou, Mas, você já tá trabalhando em uma empresa, numa fábrica de papel, né? Ali em Cruzeiro. E aí, a gente foi conversando, conversando, então, o que tá acontecendo com você é o seguinte, você... Assim, você está você tá tendo, é, é um, assim, tá tendo um choque de realidade. Você está percebendo <risos> que muitas coisas que você é, aprendeu aqui na faculdade você não vai usar. Bem-vindo ao mundo real. Isso, né? é, e Isso tá, gera uma, uma frustração muito grande e aí a gente conversou bastante. Pô, isso era super comum e tal, mas, pô, último ano, você acha que vale a pena você, você desistir agora? O que, que você vai fazer e tal? Mas, aí lógico, não, acabei não desistindo, né? tava Tinha, tinha chegar até ali, ali, não ia morrer na praia. Não desiste nunca. Pô, exatamente, tinha nadado até ali, e na praia. Mas eu, eu tô só contando isso por, por causa disso, é, do que eu tinha falado antes. Assim, acho que é, os, cursos, os cursos de engenharia, em geral, eles precisam... Dar uma atualizada, cara. Primeiro, que não precisa ser tão longo e tem que ser coisas mais, como o Adriano estava falando, né? Mais conectado com o mercado de trabalho, porque você. É uma, uma coisa boba, cara. Eu fui fazer. Eu, eu tava na faculdade e fui fazer estágio. Aí a gente precisava mandar. É, trabalhava no processo lá de aplicação de papel. A gente precisava mandar uma amostra é, da, da estação de tratamento de efluente para um lugar. Tipo, um laboratório, alguma coisa lá a gente chama de lodo ativado, né? É uma, um, é uma estação tá de tratamento de esgoto que tem micro -erganismos. Então, é, é isso que que é, come lá as impurezas que tem na água, isso gera um lodo e daí você manda para um aterro. E aí, pegou para assim, ah, você tem que ir lá, é, você tem que gerar uma, uma CENF, que é na uma solicitação de nota fiscal. Cara, eu não sabia que existia nota fiscal, você precisava de nota fiscal para tirar as coisas dentro da fábrica. É uma coisa meio básica, não é? Mas você é com 20 e poucos anos de idade, você nunca tá trabalhando numa empresa, você só, né, eu tinha uma, eu tinha experiência do, do da, da aeronáutica e outra experiência anteriores, mas não sabia nada de empresa. Então seria interessante, se eu tivesse na faculdade assim, é, como é que funciona uma empresa, né? como é que as coisas entram, tem nota fiscal, como é que é o controle de estoque, tem as, quais são as áreas envolvidas, você tem é, processo, qualidade, produção, RH, é, manutenção, enfim, como é que funciona uma fábrica e você não vê isso, você fica um monte de teoria, fazendo um monte de cálculos, ah, legal, isso é muito bom para o cérebro, né? é igual um cara que é um atleta, é, ficou o dia inteiro na sala de musculação, Tá legal, você tá exercitando, mas a hora que vai pra pista lá, o cara não consegue dar um pique, né? É mais ou menos isso que acontece, então, você fica ali todo marombado. É a teoria com a prática, né? É a teoria com a prática, é, né, Então, isso eu acho que precisa melhorar muito, cara. Né? Não sei hoje em dia como é que tá, né? Foi meio mídia até um bom tempo, mas acho que é um ponto, se ainda continua, precisa é melhorar. Eu vejo que o Elcio pode até me corrigir ou completar aí, mas... Na área de TI eu acho que os cursos vão ficar mais curtos Até porque, cara, as tecnologias estão De uma forma tão violenta mudando rápido, cara, sabe? É, a coisa tá muito rápida, cara É muita atualização, assim, cara A coisa tá absurda, cara, entendeu? Então, assim, eu acho hum. que as faculdades aí, né? Os bacharelados aí Isso vai voltar... vai voltar não, né? Vai se transformar para pra tecnólogo mesmo para valer aí são dois anos sabe dois anos e meio no máximo porque cara tu vai terminar a sua faculdade lá o que você aprendeu no primeiro ano lá cara se bobear Foi. Né? eu é, acho eu, que vai, eu aprendi vai ser mais mais por parte. exemplo é, então. nunca usei ser mais mais profissionalmente mesmo de verdade tipo é então é, é difícil cara entendeu e se não houver essa mudança né cara porque é... Hoje também, né, pra, eu tô falando na área de programação, né, é, você hoje, claro, você precisa de uma base boa, né, é, não se engane aí, quem quiser programar, precisa ter uma, mar... principalmente eu, para mim a matemática me fez muito bem, né, para poder, a, a lógica, né, você raciocinar o é, O pessoal o confunde muito isso, né, quando a gente fala que é, programação é exatas, não é porque é 1, 2, 3, 1 mais 2, porque exatas vem com um negócio que chama resolução de problema. Um bom programador Perfeito. não é só um bom cara que coda, ele é um bom cara em resolver problema Por isso que a gente fala que programação é exatas porque como você resolve problemas, como você para... Por isso que é analista desse sistema, né? Como você analisa o problema, coloca aquilo no sistema, né? Como você faz... por isso que Eu comecei a é programar isso, né? sozinho, sozinho assim, né? Tinha amigo que já programava em, em VB, c né? C++ e tal. E aí... Ah, puta, tão perfurado. Né? Tinha internet... E aí, cara, empresta seu livro aí, inglêsão mesmo, né? Me matei pra entender aquele negócio lá. É, não tinha, né, um Google Tradutor pra você sair traduzindo as coisas. Então, cara, era o um inferno, né, cara? E o André sabe, né? Não, não sou rico, não sou nada. Nasci família normal aí. Então, cara, a lei. E aí, cara, é, é, é você entender que, que você precisa, né, cara, passar por isso, porque a molecada também já quer começar chefe, né, cara? É, é, galera, acha que, é, que vai é, sair é, da faculdade, vai é, trabalhar né? dois anos, vai ser é, gerente cara, É, cara, é difícil isso, cara, é bom é, A minha esposa conta, né, cara, que uma vez um, entrou um trainee lá, não sei o que lá E ele não queria fazer muitas coisas lá, porque ele já achava que Menos de um ano o cara já ia pra gestão já, né, cara Então, assim, é, é complicado isso, né, cara Tem que entender que tem suas fases, né, cara Pegou e... um treino nessa empresa que eu trabalhei que ele saiu eh, o plano dele em dois anos era virar diretor. Caramba! segui. Mas ele abrir uma empresa dele, põe lá, CEO da minha vida. Mano, o que você vê de CEO no, no LinkedIn... Já que entrevistou o um Adriano, que a gente pegou o LinkedIn do cara lá, o cara era CEO. Eu, ah, mano, lá vem, lá vem. É, que é, você é, quer cara. ser analista sênior, então, na empresa, se você é CEO aí? Vai dar down, um downgrade? É, cara, é, é isso que eu não entendo às e vezes. E pelo cara. nome, né? É, eu não tô é. criticando o LinkedIn que eu vou falar agora, né? O LinkedIn não tem culpa disso, mas... Não é culpa da plataforma, alguma... né? É, não é culpa da plataforma. A plataforma, ela foi feita, né? para um, um propósito que eu acho muito legal. Gosto pra caramba do LinkedIn. Mas as pessoas... um amigo não meu, hate LinkedIn, the player. É, cara. Okay. É. Hate the player. Cara, hate the game. É, hate the player. É isso mesmo. E cara, é, o pessoal usa aquilo, puta sei lá, cara, sei lá, umas histórias, sabe? Ai, que o meu avô foi lá, e aí desenhou isso, <risos> e aí a gente fez um software junto, e aí, cara, conta uma história pra quê, cara, entendeu? Sei lá. Adriano, você já percebeu aqui no LinkedIn? É. Todo mundo é foda, todo mundo é foda. É. Todo mundo sabe lidar com pessoas, todo mundo tá fazendo curso, todo mundo tá atualizado tá atualizado, todo mundo é bom pra tá caralho no LinkedIn. É, LinkedIn, é acho que é eu não lembro tá? se eles estavam usando o negócio dos sete pecados capitais, eu não sei se a soberba, algo assim, mas todo mundo é bom, todo mundo é foda. Todo mundo sabe tudo, todo mundo sabe lidar com pessoas. Não sei por que tanta empresa do Brasil tá tão cagada, então, se todo mundo é tão foda. Então, assim, é muito disso, que né? Bom. É, é o que a gente tá falando um pouco antes aqui, né? É, o pessoal fazendo marketing, né? Tá muito mais no marketar, no marketeiro do que realmente na é, O André naquilo. falou aí, ó. É, e aí tem que ser honesto, né, galera? Cara, a gente prefere ir lá muito mais gente honesta que fale realmente aquilo que sabe, aquilo que faz, que entre aqui numa empresa porque, cara, pela honestidade, porque o cara os caras vão ensinar você. Você é um cara que não sabe, tá bom? Tem uma vaga de júnior aqui, contrato. Porque se você não é sênior, você quer se passar por sênior, talvez aí o pessoal do RH ainda não tá, tá nessa transformação de entender um pouco mais o técnico. Então talvez você passe pela RH. Mas se você cair com alguém que conhece mesmo, tipo o <risos> meu time que faz a entrevista, vocês não passam. Então sejam sinceros, galera. Tipo, falem aí que se você não conhece, eu não conheço... E, e, e aí você vai ter muito mais essa transparência, vai ser muito melhor, porque se você entrar na empresa, vai ser muito bom pra você ir pra empresa. Você pode ver que hoje em dia, você vai no LinkedIn, você olha a galera, mano, é um pinga-pinga. É seis meses numa empresa, é seis meses na outra. Tudo bem, tem uma galera que você tá vendo que ela tá se adequando, ela tá procurando o melhor lugar pra trabalhar. Você pega uma galera que é enrolada, que entra numa empresa júnior, fica um ano, quer ir pra outra como sênior, aí fica um ano, quer ir pra outra como gerente, Conheço gente aí que foi de sênior a, a diretor em três anos, tá? Nossa. Nessas de... Então, assim... É um negócio meio complicado. É o que eu brinquei. Todo mundo é bom. Todo mundo é foda. Aí você vai ver o cara do seu lado, você cê, fala... Ele falou isso. do Akita uma hora, né? O Akita, Akita fala Akita muito disso. Hora, né? o, Akita, o Akita, eu, eu acompanho ele há muito tempo. se você Não sei se você conhece, André, o Akita. Depois procura não. aí, eu te passo. O cara, o cara é muito bom, cara. E ele contou uma história uma vez... Que ele tava fazendo seleção e tal. É, se eu, aqui tá, se eu contar errado aí, você me desculpe, viu? mas é o que eu lembro. É, e ele pegou um, um, uma pessoa mais de idade, assim, né? E o cara queria ser programador, queria aprender. Entrou como júnior. Então, mais de idade aí, né? Pegou como júnior. E assim, ele, ele apostou no cara. E aí foi trabalhar num dos clientes que tinha... Ele tinha problema, né? De rotatividade lá, de, de pessoas nesse cliente. E cara... Era, acho que, se eu não me engano, era PHP lá, se eu não me engano. O cara se esforçou tanto, foi aprender. Cara, depois esse cara virou o melhor cara dele lá. Ele, onde, onde tinha problema ele colocava esse cara porque virou um dos melhores analistas dele. Então, também fica o um recado aí pra quem se acha muito né velho tal. Não vou aprender, no caso, programação aí, ou engenharia, né? Então, tem oportunidade, né, cara? Quando o não cara. Não existe é bom, idade pra começar a aprender, né? galera. Não existe vontade. Não, não. Se você tem vontade, você aprende o que você quiser. Depois a gente deixa Certeza. linkado aí nos comentários aí esse, essa referência do Akita. É bem legal, cara. Eu gosto do Akita é que ele fala coisa bem... Coisa ele, ele é bem... É, ele fala as coisas na realidade de verdade. Todo mundo fala que agora... Arrogantismo eu... né, cara? Quando eu a gente comentou, muita gente acha que ele é arrogante. Eu não acho que ele é arrogante nada. Eu acho que ele só também acho simplesmente fala a verdade e dói aquele cara que... É o que a gente falou. Que é o um marqueteiro, que é o cara que quer enganar, que é o cara que se acha ou programador ou cara foda e aí quer enganar os outros, e aí você pega um cara tipo o Akito, ou muito mais a gente, igual a gente tá falando aqui agora, a gente tá prezando pelo cara na prática. Você sabe ou você não sabe? E se você não sabe, tudo bem. Seja sincero, né? Eu, eu falei, muito tempo, é o RH das empresas que fazia entrevistas Isso tem mudado. Agora os próprios times fazem entrevista das próprias pessoas. Cara, se você não sabe, se você não se qual ao time, se você não é fair, a galera pega, a gente pega. Entrevistou gente pra caramba, cara. Isso Sim. que eu ia falar. Você não consegue, você não precisa ser o cara do metaforando lá. Exato. O cara é. tá... Mesmo, você faz duas, três perguntas. Você vê que o cara já entrou em contradição ou dá aquela girada? ali. O cara não tá... Ou você pega, e, por e exemplo, a ao... galera que é by the book, né? Sabe, dar a resposta direto do livro. Aí você põe uma situação. É. Ah, legal. Deixa eu dar um exemplo. Aqui na minha equipe eu tenho tal problema. Como que você resolve? É, é, o Elcio é. me perguntou isso, tá? <risos> o Adriano respondeu bem. Se o Adriano não tivesse é. respondido bem, eu não estava na equipe hoje. <risos> é, eu não estava aqui hoje, a gente não estava conversando. E não estava nem atualmente. tendo esse podcast né, hoje. Se, é, se, com você, certeza. Óbvio como uma pergunta bem feita, uma resposta tá bem feita gera uma mudança. Isso aí que você está falando, é, o pessoal chama o RH de entrevista por competências. Então você coloca uma situação para a pessoa para que você veja se ela, ela teve competência para resolver. Qual, qual foi a competência que ela teve? Ah, foi. Eu, tenho, pô, eu sou um cara muito bom de raciocínio é lógico. Sou um cara muito bom de agregar pessoas. Então, pô, eu não sabia resolver o problema. Mas eu fui atrás de Fulano, de Ciclano. Eu fiz uma reunião, eu juntei a galera. A gente fez um plano de ação. E aí depois eu fui acompanhando aquilo e no final o negócio resolveu. Ah, o cara não sabia resolver, mas ele né, conseguiu agregar. Ou não, pô, não, isso aí eu realmente tive que pegar. Sei lá, no caso de vocês aí, era, tinha que programar menos. Eu fui lá, tive, desenvolvi o, todo o software, codei e resolvi o negócio. Não, beleza, você também sabe botar a mão na massa. Isso é, é bem interessante. É, entrevista, a gente contratava muito cara no chão de fábrica, o cara que tem que trabalhar ali, às vezes um pouco mais braçal e tal, né? E e a gente ia fazendo as provas para ver se o cara ia aguentar o trabalho, porque se eu perguntar assim, cara, o trabalho é assim, assim, assado, você acha que você aguenta? Lógico que o cara ia falar que sim, não aguento, imagino ficar carregando uma peça lá de 50 quilos o dia inteiro, não eu... 30 quilos que seja, não, eu aguento. Então, cheguei tinha que ir comendo pelas beiradas para ver se é, o cara ia estar tá apto ou não. Eu lembro a uma vez quando a gente contratou uma, uma estagiária, o ambiente fabril em geral, principalmente metalúrgico e, uma, e, e de pintura também, que eu trabalhei um tempo, aliás, um bom tempo, né ele é bastante hostil, assim, é bem diferente do que vocês estão acostumados, de escritório e tal, é fábrica, cara, fábrica é um negócio feio, né, área produtiva, assim. E aí eu lembro que a gente, via, a gente entrevistou umas 5, 6 pessoas, né, estagiárias, e eu gostei de uma menina, da Amanda. É... E aí eu expliquei para ela como é que era o trabalho, aí eu conversei também com a, com a, com a gerente de RH na época, ela também gostou, falou, não, acho que é ela mesma, eu falei, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar ela aqui de novo. Eu, eu quero conversar com ela de novo para ter certeza se é isso mesmo. Aí eu chamei ela. Aí ela foi lá. Falou assim, eu vou dar uma volta na fábrica. A ideia a volta, mostrei. E, e aquele dia que... Não é dia de auditoria, dia de visita, né? Que a gente deixa a fábrica um brinco, né? Aquele dia que é dia normal mesmo. Do jeito que é. Aí eu para a sala de ano e ela falou, é isso. E aí... Você acha que dá? Você quer encarar? Não. Pra mim tá, tá tudo certo. Eu topo. Beleza. Tá até hoje lá na empresa. Eu ah. saí e ela ainda tá lá. Ela foi <risos> efetivada, a gente efetivou ela. É planejamento, controle de produção. Ficou lá, tá até hoje trabalhando. Mas é isso, cara. Só tem que ter noção também do que, que ela vai fazer e se é mesmo aquilo. E, aqui, e aí tem muita né? gente também que quer... Eu tava vendo um vídeo no YouTube, acho que foi no YouTube, não sei se foi no YouTube ou no Facebook, eu até fiquei meio puto. E era um cara dando dicas assim de carreira, e ele meio que falou assim, se é, a empresa colocou lá, por exemplo, C Sharp, SQL... Pô, você só conhece C Sharp? Se inscreve e deixa o RH filtrar. Porra, mano, que ah. dica de merda essa, sabe? Tipo... Coitado, Nossa, primeira indigno, coisa, você está perdendo o né? seu tempo, você está perdendo o tempo do cara do RH, você está perdendo depois o tempo da cara que vai te entrevistar. Então, assim, seja fair. Se você não conhece quer se inscrever, faça uma coisa. Se inscreva e seja sincero e arque com isso, porque se você não conhece, você não conhece. Ou estuda. E fala, olha, eu não conheço profundamente, mas eu já estudei e já fiz um pouquinho. Mas seja fair, né? Porque é o que eu falei, você está perdendo o seu tempo o tempo do cara do RH, igual eu falei, muita empresa ainda tem aquele um negócio do RH ainda meio que contratar. Né? Sem falar que depois tem uma entrevista mais técnica, né? Tudo bem, é nem falando mal de RH, acho que as, tudo vai evoluindo. Mas olha o tempo que você tá perdendo o seu, né? do cara do RH que tá fazendo essa primeira conversa e depois se tem uma entrevista técnica com os caras que vão te entrevistar. Eu fiquei meio puto. Falei, e... não, mano, que dica de bosta é essa? Tipo, ai, deixa Não, do cara e assim, do RH se você. Se você ah, está é, vendo que as vagas estão tá solicitando aquele... Não é colocar no corpo. Vá atrás e... Sabe, né? Vá atrás, então, do conhecimento, não é isso? Acho que isso que é o forma correto. É, mas é complicado, <risos> né? A gente está vivendo muito na área... Na era do espalhafatoso, do marketing, né do visual. O que importa é o é. que você diz ser e não o que realmente você é. Você pega isso em qualquer... O que hoje é um dos maiores empregos que está crescendo aí? É youtuber e influencer. Por quê? Porque é muito mais a parte propaganda da coisa, né? É visual da coisa. Você, tipo, putz, será que o cara realmente é, é bom naquilo mesmo? Né? Tem muita gente aí que faz react na internet que não manja porra nenhuma e está falando mal de um cara que, que faz uma coisa bem feita. Às vezes, ah, olha esse cara aí, está fazendo tal coisa. Aí você dá vontade de perguntar, você faz aquilo? Sabe fazer aquilo? É diferente, né? Tem, tem, cara, tem, tem cara de react aí que é foda. Tem uns caras que são bons, estão analisando outras pessoas. Tipo o cara do Metaforando, vai? Cara foda. O cara ele faz aquilo no dia a dia dele, e ele tem uma parte do YouTube, que é o canal, onde ele usa o que ele aprende no dia a dia pra mostrar pras pessoas. Agora, quanta gente aí você vê que não sabe porra nenhuma? Tá lá, né? Exatamente. Criticando outra pessoa que tá fazendo algo... E esse cara não sabe nada daquilo, tá só criticando, né? É o, é o mal do, do século... Da, dos anos modernos agora, né? É muita gente, que a gente falou, querendo falar mal, né? É um pouco daquela... uma brincadeira que eu faço que tem duas formas de se dar bem na vida. Ou você é um cara bom, ou você torce para o outro cara que é seu concorrente se ferrar. Uhum. E você percebe que a galera vai muito nessa linha de ferrar o outro. É mais fácil criticar o outro e mostrar que o outro é pior que eu, do que eu mostrar que eu sou melhor que o outro. E você percebe que uhum. tudo hoje em dia nessa linha, nessa pegada, as pessoas estão cada vez mais com essa cabeça, né? De em vez de você querer ser melhor, ah, mas o cara ali também não faz. Cara, você quer se comparar com o cara que não faz? Você quer comprar o cara que não faz. E faz mesmo, uhum. né? Isso, cara, isso tem sido muito complicado em todas as empresas aí, em todos os, os meios, né? Acho que na, você passa por isso aí também, André, aí. Né? Muito disso, né, cara? Sim. Eu tô estranhando aqui. Tá. O Elcio ah. bebeu uma cerveja. bebeu uma cerveja só? Você quer que eu bebesse mais? Você não bebeu nenhum, Você bebeu aí? Aqui não, porque eu tô aqui. Eu vou levantar para pegar o negócio. Eu queria levantar para pegar o negócio. é porque, não, não, um negócio, estranho, porque você, né, você, o André, gosta de cerveja aí, né? Tô com, com sede, tô cerveja com é, sede. É, eu, é. eu também. Na verdade, é. Eu até fiquei Bom, em levantar. Não, pra quem. Só explicar para quem tá assistindo a gente aí, ou quem tá escutando a gente, tá vendo o nosso logo aí, não é por acaso, né? A gente tem duas xícarazinhas, duas canecas ali de, de cerveja por causa do nosso amigo ali, André e do Elcio e um controle de videogame que sou eu. Então eu não bebo, eu não como carne, é, o Elcio tem até uma teoria... Eu tenho uma aí, teoria não... de quem não bebe, não come ca... bacon, tem alguma coisa errada. Só que o Adriano, de onde é que a pessoa Você lembra emoção? daquela musiquinha lá? Você lembra daquela vale. musiquinha assim? Ele não, ele não bebe... Ele não bebe, não fuma, não mete. Ele não bebe. Você já viu? Nossa, eu, é eu velho, vou procurar hein? até a João Ah, É velho pra caramba. Mas é o merda, ele fala. Ele não bebe, não fuma, não bebe, não mete, não mete, não mete, não mete a cara com sei lá o sim, quê. Sim. Eu tô ligado. Ele é, é tipo uma zoeira. Tô ligado. <risos> eu vou. O Adriano é. Mas você eu não é vegano, com... não, né, Adriano? Você é só vegetariano, não, eu, né? Eu fui vegano um ano. Aguentou. Eu Cara, o que, o que pegou foi o queijo, né, cara? Aí a dureza, é a né? é, Queijo é, e ovo. Comer pizza, você, como é que você vai é. comer pizza? Sem queijo e sem, sem ovo. Cara, eu é viajar com a Flávia, né, cara? E, e aí? O que, que, que, que eu faço? O que, que eu vou comer? Os restaurantes não estão preparados, né? Tinha dia que eu tinha é. de saída, eu arroz. Arroz e batata. Arroz e salada. Vida. É, oi cara, salada. E batata frita só. Que dá, pra dá, dá, pra, é. dá pra fazer umas coisas elaboradas, mas é aquele negócio, né? Substituir é complicado. O problema, acho que, de quem não é vegano e tenta ser vegano, é que tenta substituir, né? E aí, cara, tem coisa que não dá pra substituir. Tipo, é, eu tava vendo um negócio lá, por exemplo, tem um canal muito engraçado lá, que eu esqueci o nome do canal, mas é um cara que ele fala que é o Uncle Roger. É tipo, acho que ele é Indone... da Indonésia, um oriental, ele faz um personagem, ele faz o react dos caras cozinhando. Aí tem um cara que vai fazer o um peixe vegano. Aí ele começa, peixe vegano, vamos ver, vamos ver. Aí ele pega, tipo, não sei se é um tofu, o que, que é. E aí quando você olha a aparência, parece mesmo um filezinho de peixe mesmo. Só que aí o cara na lata fala, ah, isso aí não é peixe vegano, isso aí é tipo tofu com um monte de merda em cima. Aí ele brinca, aí o cara come, assim, nossa que gostoso, parece peixe. Aí ele, como é que ele sabe o gosto de peixe se ele é vegano? <risos> tipo, ele, ele dá uma zoada é. forte nesses caras, tipo de, não tenta substituir. Fala ah, que é, tofu, é. com tofu temperado à moda tal, né? Não, não é um steak, não é um fish steak. Não é um steak, é. Né? E aí eles falam que quem faz muito isso não é nem quem é vegano, vegano mesmo. É muito essa galera que tá fazendo a transição e tenta Chegar num ponto de... Puta, eu não posso comer É até um nome. Assim é um nome posso, disso aí, né? pessoal que... pessoal que é, substitui, tipo, dois, três dias na semana é, e não come, cara. Então, um é, nome porque de verdade, aqueles lembro, hambúrguer agora. do futuro, essas coisas, não é pra quem é vegano. É pra quem realmente tá fazendo uma transição aí. Ou, ou pessoas também que aquele negócio, né? Também é bom pro ambiente. Pô, se a gente pudesse matar menos animais aí, né? Pra, é, é ou é, quer é diminuir, respeito, né? diminuir, então é. ajuda, mas esses é. produtos que é pra tentar simular carne não é pra vegano, quem é vegano, vegano mesmo, já acostumou, ele tá cagando pra essas coisas ele cara, já acostumou a comer amigo, as coisas, né eu trabalhei com, com com um cara, amigo meu lá, o Fábio, cara o Fábio Verde, a gente chama ele ele é vegano <risos> lá, há mais né? de 20 anos cara, vegano há mais de 20 anos então, pensa só, cara, numa época 20 anos a, a, a gente Há cinco anos atrás não tinha tanto produto aqui disponível pra gente, né? Com um... essa variedade aí, né? Que nem você falou do hambúrguer do futuro, eu já experimentei também. Pra quem tá fazendo a transição, é legal. Agora, você pega o vegano, cara, não tá nem aí pra isso aí, cara. É, pra né? quem tá na e transição, tem... porque quem come carne é... acha que é uma bosta. Eu vou te vou ser bem sincero, o hambúrguer do futuro, que legal que a tecnologia tá aumentando. Antigamente nem tinha. Só que, cara, aquilo tem gosto de é, tempero do Pero, né? churrasco. É, pegaram aquele favorizante do tempero de Ruffles Churrasco, é. jogaram lá num, num kibe meio que vegetal, e, cara, não é legal o gosto. Então, assim, pra quem tá na transição, Esse, talvez seja bom. Mas pra quem é vegano, deve achar aquilo horrível. E pra quem come carne, é. tá é horrível. Então, a gente não, acho que a gente vai chegar num patamar aí eu tava vendo que tem uns estudos, se eu não me engano, foi na China, onde os caras estão conseguindo criar carne de galinha no laboratório. E foi autorizado. Cara, puta, é... é, é do caralho. O negócio é muito legal. E os caras que comem, vem meio, ele faz meio que como se fosse uma carne moída. Eles têm feito muito grande. Ah, grandes. eu li isso aí. Eles pegam a célula do animal. É, faz ela crescer. E vão... É, faz ela crescer. é Essa cara mesmo que eu fiz quando eu vi isso a primeira vez. É um, é, cresce aquilo ali, numa incubadora lá, num negócio. E aquilo você frita e come. É, normal, e aí eles falaram que é pra carne moída... Como se fosse o frango moído e aí fazer nuggets, o cara come e fala, mano, eu já comi muita coisa vegana, já comi muita coisa que é produto pra tentar simular. Tem gosto exatamente igual. E assim, é uma forma diferente da tecnologia começar a... não é uma coisa sintética, é orgânico. Só que é feito em laboratório. Né? Então eu, eu acho legal isso, porque vai ajudar muito essa parte dos matadouros, da, da, da pecuária mesmo, mano o bagulho é muito agressivo mesmo cara ele, ele ele acaba com os lugares que ele tá você fazer alguma coisa de agropecuária né? a pecuária em si ela, ela acaba com o espaço onde tá só para criar animal E é aquele negócio né a gente ficou muito igual o filme do ali né muito na comodidade a gente não mata mais um animal por sobrevivência aqui fazia sentido há anos atrás né eu tô matando esse boi obrigado boi por morrer pra poder alimentar a minha família para a gente poder como ser humano viver a gente foi na linha de esbaldar, né? A gente tem estoques e estoques matadores e matadores de carne. Isso é insustentável, né? Isso é errado, né? Então eu concordo aí com muita parte dessa parte do veganismo mesmo em si. É, brigar um pouco com isso, né? Tentar, acho que nem lá nem cá. Acho que não, não comer carne... É, eu também acho que, puta, é muito extremo. Todo mundo tem que parar de comer carne, é muito extremo. Mas tentar chegar num equilíbrio, né? A natureza é assim, né? Igual o teu famoso filme do Rei Leão, né? Quando o pai lá do Silvio explica para ele, né? É, a gente tá matando um animal para comer. Só que a gente tem que comer de boa. É o ciclo da vida. Aí vem o Scar lá, né? Mata todo mundo. Ferra tudo. É muito isso. É como uhum. que atinge o equilíbrio. E é legal que essa tecnologia tá ajudando. Pô, esse negócio do frango aí. Eu achei sensacional. Eu falei, cara, da hora, entendeu? Imagina que é legal chegar num ponto que em laboratório mesmo, sem matar animal, a gente consegue ter o que a gente quiser. Eu, eu, pô, eu queria. Ou na nossa casa, né? De crescimento acelerado de células, sei lá, num futuro muito distante. Eu queria comer uma bisteca. Aí você aperta um botão, pá, faz a bisteca. Pô, imagina que legal, né? Eu, eu vejo muito isso com bons olhos aí. Apesar de. Só acho que na China que eles liberaram, porque eles ainda vêem como uma jurisdição meio que errado fazer isso no mundo. Mas a China, não sei se foi a China ou algum outro país aí asiático liberou a lei para fazer, os caras estão mandando ver, mano. Muito legal, sabe? É, eu vi isso aí, é mais startup que é. É, fez isso daí, cara. Impressionante é esse cara. E vai crescer, cara. É. Eu vi isso aí num canal do vegano, não lembro. Eu tinha visto vídeo, algo cara. parecido, que eles estavam trabalhando, você poderia fabricar um fígado, um coração, um pulmão em laboratório para transplantar nas pessoas e já que não desse rejeição, né? Que também tem um índice aí de, de rejeição, dependendo do, do, do, do órgão. Mas é, deve ser, acho que é o mesmo associado. Até se você fabrica um órgão, você fabrica só o tecido. Só a, só a proteína, no caso aí, né? Só a carne. Tem uns bagulho muito louco, né, cara? Essas, aí eu região, acho foda. aí eu acho que eu comeria, sem problema. É, não, aí tem um negócio É, tem um negócio aí, do é do vegano. Oh, perdão, fala aí. Não, eu não tenho a eu, filosofia eu comeria... vegana, tá? Eu não tenho a filosofia vegana porque eu como ovo, por exemplo, leite, né? Então. Toma cerveja? Só que cerveja assim... não toma, né? Eu... Cerveja <risos> não toma, então... Não, eu não sou muito confiável, como diz o Elcio. Mas, cara, é... e é complicado também, sabe? É, tem veganos, pessoas muito gente boas e tem... É, Vegetariano. Como, e, como e tudo no mundo. Tem, cara. Tem, tem gente, é. carne Eu não que come convenço, carne. Que você viu alguma vez, né? Se senhor falar pra alguém, ah, não come carne. porque, Cara, o problema, o problema é, é ser chato, come, não né? é ser vegano. Tem uns é ser vegano que é, cara, chato. é chato. É, chato. é, é. é a mesma que é coisa se a gente for um pouco pra religião, tentar colocar, sei lá, um católico evangélico, os caras começam a ser chato. É, não, cara. É. Cada um e com um quem gosta e acredita, né? Eu já nunca fui muito afim de carne, né, assim, já não me esbaldava de churrasco, puta cara, eu, eu ia pra churrasco, ele ia pra comer uns queijos diferentes, eu gostava, né. Cara, e aí o engraçado é que é tão bom isso, porque esse meu amigo vegano, o Fábio, eu acabei me tornando vegano primeiramente, depois vegetariano, porque eu vi as atitudes dele, cara, puta cara gente fina, não ficava pregando veganismo para ninguém, Cara, quando a gente cutucava ele perguntasse, enchia o saco dele, aí ele ia falar lá os. Por que, que ele era vegano e tal. E eu falei, pô, cara, ó, um cara que deixa eu prestar atenção, né? No que o cara fala, no que o cara. Porque o cara Mas é um cara bem triste? resolvido, pô, né? Nossa, extremamente. É, é, nossa, cara. É, é típico é... de pessoa bem resolvida, né? Não precisa, Mas eu entendo é... também, é um... porque cara que come carne aí, né? falar os carnívoros, também é pessoa é chato pra caralho. Vai um vegano numa festa, parece que é um ET. Você não come carne, caralho. Deixa o cara lá, mano. É, fica capiadinha, Puta, né? Puta, povo chato também. Então, o negócio que eu falei, não é ser vegano, não é ser carnívoro, não é ser ovo vegetariano. É ser chato. Ó, para... oh, você que tá vivendo aí, para de ser chato, caralho. Tem um vegano lá, para de tratar o cara como ET. Ou se você é vegano, vai num churrasco e ninguém tá enchendo o seu saco, não vai querer ser o chato de falar, ai, mas os animais, tá bom. Eu não tô enchendo seu todo saco, eu não enche mundo, meu. o Exato. Complicado isso aí. Quando começa a, a ser chato o negócio, aí fica um pé no saco. E é para todo mundo. Tem chato Pô, em todos os, os negócios aí, em todos é o, os lugares. É o famoso cagar-regra, né? <risos> cagar -regra. Só quer é cagar-regra. Porra, velho a cagar regra na sua casa, né? Cada um faz o que é, quiser. É, na sua né? casa você faz o é. que você quiser, mano. Você tem que aprender. Eu, sociedade, sou, eu, sou né? a, eu sou a favor de, cara, seja o exemplo. Cara, o seu exemplo... É isso. É, o cara vai... Pô, qual que é a diferença desse cara? Qual que é desse cara aí, né? Deixa eu entender. Do que o cara ficar pregando que nem um louco ali a ideologia dele. É um saco isso, cara. É eu não tá gosto. Falando... É, mano. É, é mano, não, aquele negócio. Não importa, não. Uma coisa é... Uma coisa é quando você vira crença, né? E aí o cara, além de ser crente, ele quer virar evangelista. Ele quer passar a crença dele para todo mundo, como se aquilo fosse uma verdade. Não é uma verdade, é uma crença. Crença é crença. Pode ser crença em deuses, né? Deus em... Até quem é ateu tem crença. Acredita que não existe, né? Então... Aí Sim. quando começa a entrar na crença, começa a ferrar. Porque aí começa a sair do fato e começa a virar muito o que você acredita. Começa a ter muito aquele viés de é a sua opinião. E aí quando a gente começa a entrar numa conversa, a gente vai começar a falar de opinião, ferrou. Eu gosto de preto. O Adriano gosta de amarelo. Cara, tá, hum, ah, eu gosto de preto, o Adriano gosta de amarelo. Beleza. Ah, não, mas amarelo? Amarelo é a cor? Ah, não. Como é que você gosta do amarelo, Elcio? Cara, já tem... E assim, acho que a gente tá indo talvez pra um ponto aí na, nesse ano aí de 2021, não sei se a pandemia ajudou, que parece que isso tá cada vez maior, né? Qualquer coisinha de opinião em rede social é fator pra galera discutir até a morte. Né? E cara, isso é um pouco que a gente fala de ser chato, né? Caramba, mano. Para de ser chato. É, o, sabe? Extremismo, né, é, é, é ser o extremismo, né, cara? É muito extremo é. Não escutar o outro, né, cara? De não ver a perspectiva do outro, cara. Meu, é... É, e a gente tem empresa também hoje em dia que todo mundo tem que dar a opinião sobre... Você não tem, é, cara. Boa. Você não tem que dar boa. opinião sobre... Você não tem. Pô, que nem a... Ah, de vacina. Cara, eu não sei porra nenhuma de vacina. Eu vou dar opinião do quê, bicho? Eu não sei. Por que que eu tenho que dar opinião? Você acha então, que eles a gente fazendo na vacina e escondendo as vacinas e trocando as vacinas, cara? Eu vi alguns vídeos aí muito suspeitos, que realmente parecia que a moça na hora trocou a injeção. Mas, ah, cara, pode ser um vídeo fake. Você... Quem sou eu pra falar se o governo, o hospital, tá trocando vacina? Não, não vou entrar em treta por causa disso. Ah, você é, não tem uma de opinião. Né? Eu até tenho uma opinião, cara, mas eu guardo estranho. opinião pra mim, porque eu sei que essa opinião vai gerar mais bem do que mal, às vezes, vai gerar mais treta. Sabe, a galera não sabe onde parar, talvez, sabe? Vou dar um exemplo aqui, muito famoso aí. Bolsonaro versus Lula. Cara, tá uma treta de que parece que é time de futebol, sabe? Não, não tô Meu falando se um é melhor que o, o outro tal. Tá? Nem quero entrar nesse assunto, porque esse assunto é... Nem, nem precisa entrar. Mas virou um negócio como se fosse um fanatismo de... de igual, é time de futebol. Uhum. São Paulo e o Corinthians jogando na final... Sei lá, da Copa, do não é de futebol, da Copa América. E, meu Deus, eu estou torcendo por ele e tal. Caramba, aí fica essa briga, cara. Gente que, tipo, era amigo e não se fala mais porque um votou no Bolsonaro e o outro não. Ou nem por votar, só porque um curtiu lá um negócio do Bolsonaro, porque talvez foi algo coerente para aquele cara na hora, né? Um aí o outro, cara, ah, você curtiu o negócio do Bolsonaro, ou vice-versa. Ah, curtiu um negócio que o Lula fez de legal no passado. Você gosta do Lula, o Lula é ladrão. Puta merda. Tipo. Cara, eu tive é assim... um amigo do Trampo voltando do almoço. Começou esses papos, ah, não sei o que lá. É. PT, na época, né, do Bolsonaro que ele saiu para presidente, o Haddad lá, né? Presidente, cara. Meu, quase deu porrada e nunca mais falaram, cara. É foda, não, né? Nunca mais então... se falaram, cara. É igual a é gente na seguinte, programação. Né? Né? E eram pessoas. Gente boníssima os dois, cara, boníssimas. E não se fala aí quase sai na porrada Falando um e pouco da, da programação, né, Adriano? É, acontece muito isso que a gente brinca, né? Vou dar um exemplo clássico. O que é melhor, Java ou C Sharp, né? E aí aí teve a gente fala, galera, você tá ganhando? Você é endorser da Microsoft ou da Oracle? Você tá ganhando para ir falar bem do Java do .net o que você fica? Ah, o Java é melhor. Ah, eu sou o Java Man. Comprei a camiseta. Eu amo Java. Cara, você tá ganhando dinheiro? Então para com isso, mano. Você tem que aprender Cara, a linguagem de programação. Linguagem, linguagem que eu defendo é a que paga meu salário. Você não precisa aprender C de novo. Tá? fazer assembly. Eu vou aprender vamos assembly, lá. vamos lá. Assim, é muito, virou muito fanatismo, né? Virou muito time de futebol, evangelizar. Nossa, meu Deus, e mano, você ganhou um real pra isso? Você tá. Fala tá vale exatamente pago. isso, Edson. É. O alguém começa a falar, cara, mas você acaba eleitoral? se é, é filiado ao partido? Você ganha alguma coisa você ficar defendendo o cara? E, e vamos, vamos, gente, vamos ser sinceros, né? É, é, cara, as pessoas com um pouquinho assim de, é, de senso crítico, sabe? Que política no Brasil tá voltada ao poder e não com raras exceções, a sabe que tem algumas exceções. Mas, assim, a grande maioria tá lá para se perpetuar, para tá uma manateta, né? do Porque é a gente falou da cultura é que... das empresas, né? Tipo, para alguém quebrar é... o um ciclo vai ser complicado. Exatamente, que tem que quebrar esse si... ciclo. Então, assim, eu só vou levar a sério algum político, já que o cara chegar e falar assim, eu plano de país, não um plano de governo, que o governo passa. Eu quero saber o que, que você vai fazer para o país... Onde nós vamos estar daqui 20 anos? Qual que é o plano de país? Vai mostrar e mostrar que ele preocupado com os 4 anos que vai estar na Exatamente, direita. exatamente. Esse dia eu estava vendo uma... A Noruega, na década de 50, era um dos países mais pobres da Europa. Aí eles encontraram uma reserva gigantesca de petróleo, né, que é algo que eles exploram até hoje, inclusive a Noruega as pioneiras, em extrair petróleo em águas profundas, né? que é o que a gente fez aqui no pré-sal. Eles já já fizeram isso lá. Não é exatamente a mesma coisa, mas eles já tinham uma experiência em exploração de petróleo em águas profundas. O que, que eles fizeram? Cara, vamos catar toda essa grana e vamos investir em educação. Olha o que que é a Noruega hoje. Então, houve um plano de país lá, não um plano de governo. E aí, aqui, a gente fica vendo as pessoas ligando, é Lula, Bolsonaro e... Qual, qual dos dois ter um plano de país, né? É, cara, então eu eu, eu você tá falando isso aí hoje. Cara, hoje no LinkedIn, é, eu vi lá né, um cara, não sei quem, foi lá e postou né, a foto do, Lula, do Bolsonaro, acho que na direita, na esquerda e o do Lula na direita. E aí, cara, ele perguntava assim, é, quem que você acha que vai levar essa ou ganhar né? essa? Negócio é assim, né, cara? Aí eu, eu, eu, eu fiquei assim, cara, sabe, olhando para aquilo, mas me deu uma gastura. Aí eu só escrevi assim, cara. Você eu, eu, eu, eu, eu, eu xingou eu muito aguentei, no Twitter. Cara. Não, não xinguei, não. Eu só falei assim, ó. Esse tipo, rei, aí. De per... não, esse tipo de pergunta, cara, só me faz pensar o quanto a gente precisa de educação, né? Promover um tipo de discussão dessa. Eu só respondi isso. Porque cara, é lastimável, né, usar uma ferramenta tão poderosa como é o, o LinkedIn para trazer uma discussão com esses dois indivíduos, entendeu, cara? Não... É E é uma discussão rasa, né? A é, gente fica cara, nessa discussão rasa rádio, de, de torcida de futebol, né? É, você vai para é, a é... você vai para opinião e não para fato. E vamos ser, vamos falar de Sim. fatos. Lula fez merda pra caralho, fez. Fez coisas boas também. Bolsonaro Sim. fez merda pra caralho, mas fez coisas boas também. E aí cada um quer é. pegar aquilo que é o bom ou o ruim e ampliar. Então o cara pega uma coisa que o Lula fez de bom, nossa, tá, tá, tá e quer falar como se ele fosse o melhor cara do mundo. E a mesma coisa com o Bolsonaro. O Bolsonaro fez uma coisa boa, nossa, o melhor presidente, mito. É isso mesmo, né? Fala então pra você mim, é. Se vocês é um fanático, você é um fanatismo. Os quatro, o primeiro ano do Lula não foi um arregaço. Fala pra mim. Com certeza, cara, eu acho. É uma não, puta mudança país pro país, um pode eu negar. Eu lembro que na minha, na minha área, você vai lembrar também, é o seu acho, o André, não sei se na área dele, mas, cara, era muito trampo, negociou, você manda. Mas o, a, o, entrando muito dinheiro né, no país mesmo de investimento, por quê? houve essa troca né um ciclo virou Exato. No... e ele veio com as propostas dele lá né de o bolsa você pegar o que ele criou, né, cara? Você, você pega o gráfico da bolsa você vê assim é, é, é, é, é, é muito lítido de é que 2012 também, a 2010 teve também como é um que o... ponto aí que ele ele ele também deu, vou brincar um pouco de sorte porque nem tudo na vida é, é, é, é o que você faz conta com um pouco de sorte ele teve um pouco de a sorte Amores. de assumir quando teve a explosão lá da, da crise de 2008. Então, assim, ele conseguiu a manejar na hora bem, mas foi bem no momento que deu aquele problema do crédito imobiliário lá do, dos Estados Unidos. Sim. Foi. É, foi. Só que então, vou, e ele, só que e ele é pegou também... Ele pegou... o um ciclo de alta de, das commodities também. Sim, das commodities. E, a, né? e, das commodities. e, e, e putz, o Brasil, cara, petróleo, minério de ferro, cavale, soja, milho, a gente ainda é um país muito dependente de, de commodities. É, não é um país exportador de tecnologia. Por exemplo, Estados Unidos, Coreia do Sul, país aí é, é desenvolvido. Então a gente depende muito de commodities. E ele... E, e o mérito eu acho que ele aproveitou também tá? de alta ele aproveitou eu tava que eu estava comentando e quando eu me formei também é, eu peguei eu trabalhava muito era muito conta disso porque é, o país a Petrobras né que era o nosso principal cliente tava comprando para caxista ou com um monte de projetos de, de de ampliação de novos oleodutos gasodutos muito em função do governo, né? Então, eu acho que sim, eu, eu, eu sempre falo isso, eu acho que o governo, nessa parte assim, econômica, só falar que o, o Lula é de esquerda, de esquerda, por nenhuma, você pega o quanto que os, é, isso os bancos é, Isso é para lucraram... é causa do time, isso é pra ser time, é pra falar que é de tem time. esquerda e direita, pra falar que é time, é um contra o outro. Pega o lucro dos bancos, cara, do governo Lula, como é que foi, é... é... O, o... Eu não acho que só banco, o né? André? PIB, enfim, tudo, né? tudo, tudo, cara, tudo, tudo. Tudo, tudo lucrou. Porque assim, né? Investimento tudo... no Brasil, o Brasil, e ele sobe aproveitar isso. É, é, é... Isso é uma coisa que não dá para tirar dele, do PT. É, né, assim. Tem coisas boas é... também, não pode negar, sim. né? É. Eu, o eu que, lembro é, o que eu, eu acho de... que é uma coisa que a gente liga à esquerda, que às vezes eu comendo o PT, é esse negócio deles quererem aumentar o estado ou pelo menos manter do jeito que está isso vai um pouco é, contrário ao que a direita normalmente prega né que é um estado menor você focar ali na o que é segurança saúde educação né e aí deixar o resto para as empresas fazerem né uma coisa um pouco mais liberal e no caso o PT ele não tem tanto esse viés né? ele prefere ali que tem uma estatalzinha aqui você sabia que em 2008 foi é, é, fundada uma estatal no Acre para fabricar camisinha? É. E ela agora em 2018, se não me engano, 2019, está meio que cara, qual que foi o estudo para fundar essa empresa? Tinha mercado? Não tinha? Como é que foi feita a gestão? Então, assim... Eu, eu, pelo menos, uma das minhas grandes críticas, né? Lógico que tem a praia da corrupção e tal. Mas é esse negócio do Estado se meter em coisas que não é pra se meter, cara. O que, que ele tem que fazer uma fábrica de camisinha. Ou ele pode se meter, mas é aquele negócio que a gente falou. Você fala um pouco, qual que é o plano, qual que é o estudo que foi feito? Ou parece que foi feito porque, ah, eu vou ganhar marketing... Se eu abrir isso, eu vou ficar com o maior cara bem lá. Né? Então, todo mundo vai falar Ai, que legal. Olha, ele se preocupou com as pessoas. Ou você podem vai para ter... camisinha. E... Ou, ou é, é aquele negócio. Ou foi para lavar dinheiro. Mas cadê o isso é, né? é, ou o capitão, Ou o cabidão de emprego. É o cabidão de emprego. isso um que eu falo que não isso, mais né? provável, né? É, tinha que ter alguma coisa eu gosto falar, não que você falou. Não quer 20 anos. Acho que não poderia ir nesse tremo por enquanto. Mas traz um plano de governo efetivo que, sei lá, quando você lê um plano de governo, você leria e falava porra, tô lendo, tô entendendo, faz sentido o que o cara quer fazer. Mas era o que a gente Entendi. fala, acabou indo muito na é, naquela linha de você ser mal influenciado, né igual o time de futebol. Tem é um exemplo muito bom, que é tipo assim, pega o um campeonato aí, um campeonato X, não sei, eu não gosto de futebol, mas só dando um exemplo. O campeonato Paulista. É... Cara, ah, o Corinthians foi o campeão do Campeonato Paulista. O que significa isso? Ele ganhou a maior quantidade de jogos e ganhou a final. Aí você pega pro um São Paulo e ele pergunta: Cara, qual que é o melhor time? São Paulo. Ah, mas no Campeonato Paulista, quem foi o melhor time? Não, o São Paulo. Porra, mas o Corinthians que ganhou. Não, mas ele ganhou. Que tem que ver, caralho, naquele contexto, o Corinthians foi o melhor time. Aceita? Uhum. É um pouco nessa, né? Cara. Se você não olhando o mesmo contexto, você tá só torcendo pelo seu político, né você tem o político de estimação. né se é, você realmente está olhando para aquilo que aquele cara tá fazendo e é bom. A gente brincou, você é endorser? Né? Você é do é partido? Você está ganhando dinheiro? O que bom traz para você ficar defendendo o político? É. Defenda o plano é, de é. governo, defenda algo bom. É não o partido, não o político. Né? É, é fazendo a, fazer um... Paralela que a gente está falando agora há pouco, de que na empresa você não pode errar, né? Porque senão você vai ficar exposto e aí você, você pode ser visto ali como um mal profissional. Então não é bom para sua imagem né? que você seja aquele cara que errou e tal. E o político é você não pode criticar, né? Porque aí se você está criticando, você está o enfraquecendo. Não, porque, cara, é ser humano, você pode apoiá-lo, você pode ter um político que você apoia e você pode criticá-lo também. É. Pra, pra, cara, o problema acho, é que a, apoia... a internet, como né, a gente falou, deu muito poder para quem não sabe criticar, sabe reclamar. É. A gente tem um bando de reclamão na internet. a é gente que tem só sabe reclamar, que não tem né? é muito... reclamão, que não sabe, não tem um... Contexto de por que o cara tá falando aquilo. Ele simplesmente, como eu falo, hater, ele simplesmente não gosta. Ele vai lá e reclama. Ele se você senta a pegar algum fato, algum dado, alguma forma inteligente de conversar. O cara é grosso, o cara xinga. Então, é, é... E a tecnologia, gosta falou, né? Não, na minha opinião, não é culpa do Facebook, da plataforma. Ela. Óbvio, graças a ela que isso está acontecendo. Mas é muito mais uma questão do ser humano, né? como a gente usa, né? Claro. A diferença é que, Exatamente. diferente do jornal. Que poderia acontecer a mesma coisa, você poderia lá publicar uma matéria zoada no jornal e passar pelo filtro do jornal, ele, ia, ele ia chegava em menos pessoas que demorava mais para chegar a informação. Hoje, com a internet, a informação chega muito mais rápido. E aí, qualquer coisa, Exatamente. gera discussão. Cara, você vê no Facebook, é brigas infinitas de coisa que você... que o cara nem sabe mais que ele tá brigando e ele tá brigando, sabe? De tudo, de mas tudo. Mas é que a gente falou, ele tem que dar opinião, sei lá porque é, ele É, tem, tem que ele dar tem a que sua dar. opinião. Não, apareceu, uma não não né? Eu passei é. por uma experiência dessa que não, eu não gostei muito não, mas, né? Uma vez eu vi um post lá no, no Instagram, um ciclista, né, é, ele colado atrás de um carro, né, com uma speed. Eu ando de bike, então eu gosto, né? E eu vi o que ele tava fazendo. Ele tava treinando, né? Aquilo ali é um é um é um treino que alguns ciclistas faz, ele vai com um carro de apoio, tá? então ele vai atrás ali, mas colado, cara, assim, é, é triscando ali, aí eu falei, ó ah, cara, é tudo bem, é um treino, é, é, eu entendo o que ele tá fazendo, mas eu acho isso perigoso, né, eu só falei isso, cara, eu, falei, ah, eu acho isso perigoso, né, meu amigo, o que teve o que é coisa, de cara. tá pecando, porque eu falei você não sabe o que que é um profissional de Elite você eu não posso nada no Facebook há anos por causa disso Nossa, Porque eu prefiro evitar cara. não posso nada cara, Se no Facebook, eu passei o final de semana lendo bosta cara. Ah, <risos> quer saber <mano? risos> nunca mais cara ah, a galera de Deus, cara. tá, tá é demais horrível, esse cara. Público, cara tudo mundo assim também, também eu tô assim também eu Cara, eu acho que os últimos dois anos, se você achar três postagens no meu Facebook, lá vai ser muito. No máximo, abandonei no Facebook. Eu abandonei, <risos> no Facebook. Eu abandonei as redes. É, com o Facebook, que eu tô longe, é isso aí, é. dois, três anos. Sabe um livro legal que a gente podia ler depois do episódio aqui? Era. Se não me engano, é 10... para você largar suas redes sociais. É um cara que trabalhou dentro... Não ah, sei é. se foi dentro do Facebook... É, é o cara que fez o um documentário do Netflix agora do problema ah, das Redes, Exatamente. Né? Exa Esse cara é. aí. Ele começou a falar é. que ele, se, ele começou a se sentir mal. de como o Facebook faz também as coisas para aparecer as informações e... Ele começou a falar, cara, isso não é, não é legal. Não gosto, não estou gostando disso. A gente faz o um negócio para viciar as pessoas e tal, e isso não é legal. Eu não quero trabalhar mais com isso. O cara mesmo... Tem toda que uma... Com tem toda uma ciência neurológica, é... É tem caralho, uma sim. ciência ali do cara, isso é interessante também. É, eu vi nesse documentário da Netflix, como é que chama? É... Dilema, das redes. É, o dilema... dilema das redes. Dilema da das redes. Gente. É muito bom esse, esse, esse, esse documentário, cara. Gostei. Excelente. É. Eu também. É boa, Galera, cara. quase uma hora da manhã, hein? É, já foi uma, é. hora, e... uma hora e quarenta de vídeo aí. Vamos bater o ponto. Bom. Valeu pelo bate-papo de hoje, esse foi o primeiro piloto aí, agradeço aí o André, o Elcio aí, muito obrigado vocês que acompanharam a gente aí, né, passar a bola para o André se despedir, muito obrigado galera, até a próxima. Pô galera, tô, Vou dizer que tô até meio emocionado aqui, esse nosso primeiro canal, só agradecer, agradecer aí quem tá assistindo também, quem tá ouvindo, obrigado o Elcio, o Adriano, pelo... pela iniciativa do projeto e até o próximo capítulo isso aí galera, valeu também acho que foi muito bom os papos aí é... e falamos de coisas bem legais aí, acho que a, a ideia do 3D Padre é a gente poder falar como a gente pensa, né sem medir muito minhas palavras aí e acho que foi muito bom aí abordamos bastante assunto legal hoje, é... espero para quem estiver assistindo aí que goste é... e galera, não gostou também, comenta aí ser é legal, ó. talvez um cara aí que não gostou de alguma coisa, a gente chama depois pra conversar com a gente, entender o outro Exatamente. lado da, da visão das coisas, mas muito legal aí, muito obrigado boa noite aí, galera aí, André, Adriano para um, um piloto foi muito bom abraço a todos aí tchau, tchau, até o próximo episódio aí, valeu, valeu, tchau, valeu, tchau. valeu, valeu tchau, tchau